Fala pessoal, aqui é Thiago Souza, estamos em mais um podcast do Corrida Perfeita, um podcast hoje com muitas histórias para serem contadas de um rapaz aí que foi fazer uma prova de Ultra Trails, 50km em quase 10 horas de aventura, hum. acho que quase não teve corrida nessa história né? E aí Andrei, tudo aí? bem? Bom E como é que foi esse negócio? Vamos falar sobre ele hoje, sobre essa prova aí o Indomitus que você fez nesse último final de semana. Estamos gravando aqui dia 14 de março, foi nesse dia 11, né? Foi no sábado a prova, foi né? No sábado sábado de março prova. de é. 2023. É. Cara, começa aí contando pra gente que prova foi essa, por que que você decidiu escolher essa prova, quais as características dela, de altimetria, que história é essa de Ultra Trail? para quem não sabe nem o que é Trail, né? Vai querer a, a resenha completa ou a resenha resumida? Vamos, sabe vamos... Vai negócio é complexo, é, né? Vamos Ela por... A história toda aí já viu, né? Vamos por partes, vamos começar aqui é. com perguntinhas é, básicas. Fala um pouquinho da característica dessa prova, né? Em termos de números dela, né? Distância exata que teve, altimetria, onde foi... Né? Cara, é uma prova que tinha no papel ali, falando que... Quando você vai fazer inscrição, né? Que tinham um 3,300 de ganho de elevação mil né? 3.300 metros subindo em algum é, momento na prova. É, é, exato. Sobe 3.300 metros e desceria 2.200, uma coisa dessa. E tem um, uma pequena diferença de altura, porque larga num ponto que é no centro da cidade e chega em outro ponto que é na pousada. Qual a lá. cidade lá? São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí. E pedra do Baú, né? Que é o de Pedra do Baú, o nome da prova. É o nome lá da pedra mesmo, da montanha lá do pico. Isso, isso. Que lá é até uma... Uma reserva tem visitação. Você pode subir de carro lá para ir lá na pedra direto. É um trechinho um pouquinho chato para chegar lá, mas é bom. É mais divertido subir lá de que a pé mesmo. É. Fica, um ó, fica ali na região perto de Campos do Jordão, fica né? Isso dependendo da, da via que você pega, é caminho de Campos do Jordão, né? Você pode ir por dentro, ou então por fora. Fica bem ali na divisa com Minas Gerais. Durante a prova, a gente cruza a fronteira da. Ah, é? bate da em Minas e volta? É, bate Legal, em Minas. Legal, curioso, e volta cara. Duas curioso. Vezes, ele... Bacana. E aí, três, mais de 3 mil de elevação de ganho previsto. Isso, 3 mil, mas antes mesmo da prova, os caras já mandavam o arquivo GPX, né? Que é para você botar o no, no... No Carminho, no polar, no seu dispositivo, para você ter um mapa para se guiar também. Que torna muito mais interessante até mesmo o cálculo da prova, você saber quanto que vai subir quanto que falta, faltam 50 metros de grande elevação aqui, para você calcular melhor a prova, isso tudo fica mais fácil. Então eles disponibilizam isso para os atletas, também para as pessoas não se perderem, apesar de ter a marcação, e tinha muito staff mesmo em pontos de, de encruzilhada, por assim dizer, você pega para a esquerda ou pega para a direita, então isso estava bem organizado, mas eles ainda mandam isso para as pessoas poderem pegar, estudar o percurso e também fazer. Algo a mais, né? Algo a mais. Quanto mais a informação, melhor. É É, melhor, né? é interessante tem que estudar muito, prova de trail, assim, você tem, é bom você estudar o percurso, como é que vai estar. E mesmo assim, no dia, tudo pode mudar, porque depende do clima, como é que a natureza vai se apresentar para você, né? Tornando a, uma prova mais molhada, ou mais seca, mais ensolarada, nublado é, Uma chuvinha então, já influencia no asfalto, né? Imagina quando chove no meio do mato. É, esse foi <risos> o, o grande ponto lá, né? Que foi a parte atípica que o pessoal falou, que esse ano choveu muito mais do que o... o... Normal. Normal. Esperado. E você fez a prova de 50, né? Que outras distâncias que tinham nessa edição lá? Cara, da, do, tinha 12, do baú? tinha 21, tinha 35, 50 e 80. Então tinha pra todo gosto, né? Tinha de uhum. sal e doce, tanto que foi a a prova lá deles que teve o maior número de inscritos acho que foram 1.200 inscritos na prova, como um todo. Muita gente cara. só para os 50, se eu não me engano, foram os 300, Foram uns 200 e poucos homens e umas 70 mulheres. Na prova de 12, na prova de 50, na prova de 12 quilômetros, teve mais mulheres do que homens inscritos. Na de 21, tinha muita gente, eu não vou lembrar também. E 80 que eram os doidão, né, meu irmão? <risos> Que largava às 10 horas da noite. Largava no dia anterior. No dia anterior. E chegava junto com os de 50. Isso, o deadline, digamos assim, da prova era 5 horas da tarde do dia 12. Junto com a galera dos 50, 11, mais isso, ou menos. Né? A galera dos, dos 80 largava às 10 horas da noite do dia da 10 sexta. da sexta-feira. Aí passava a noite no, no mato, no pasto. Vamos falar muito sobre isso ainda, sobre a prova especificamente, mas já que a gente está no assunto de Trail Run, Andrei. O que você destaca aí para quem está nos acompanhando e tem interesse em começar nessa modalidade também, que já é da corrida de rua, em relação a diferenças, em relação à corrida de asfalto mesmo de rua, principalmente na parte de preparo? Cara, vamos lá, a gente tem que especificar o que seria trail run, né? Corrida de trilha, é o estradão, é aquele estradão que passa um carro que não tem 4x4 e se dá bem? É o estradão que só passa de quatro por 4 Então, daí já são dois tipos diferentes. Aí tem o, as trilhas mais técnicas, que são mais é, single tracks, né? Que é só aquele rastrozinho que passa só uma pessoa. O rastro que a vaca deixa, né? Que é, exato. <risos> é o caminho da vaca, sacou? É ali é o negócio. Então, isso tudo vai tornando mais difícil, mais técnico. Tanto que eles têm uma pontuação de dificuldade para uma prova ou outra prova. Um detalhe interessante sobre essa prova do, do, do Indomit lá, da Pedra do Baú... É aquela que mais pontua para o ranking de ITR, que é um índice de trail run de pontuação. Que é assim que eles fazem para o Mundial de Skyrunning, Mundial de Corrida de, de Trilha. Para os atletas estão melhores pontuados e assim eles vão. Então isso, essa pontuação tem muito a ver também com o nível de dificuldade de cada prova que assim eles estabelecem. E esse nível de dificuldade é interessante você ir aos poucos ganhando experiência dentro dessas provas. Ou então até mesmo nesse tipo de terreno. Para ir crescendo gradativamente tem que ter o contato. É, eu só treinei aqui em Brasília, aos arredores. E, cara, que é seco. Mesmo chovendo, o piso é outro. Então, chega lá e não tem montanha. É, aqui são os morrinhos, né? Você e... fica subindo e descendo o morro. Você não pega aquele negócio e, e vai subindo, né? Engata <risos> a terceira e, é, e nossa vai. região é difícil. É difícil, então tem características diferentes você vai começar, é melhor você ir começando com coisas mais similares Coisas que você tem mais proximidade E assim você vai crescendo dentro das distâncias uhum. E dentro da dificuldade de cada prova Que esse que é o grande ponto É a mesma maneira como a gente tem que fazer na, nas provas de rua tradicionais a Galera normalmente escolhe só as provas flat, de retinha uhum. e tal Que não chove, temperatura de 10 graus, aquelas coisas todas favoráveis né? para ficar mais fácil E na trilha é interessante que se faça isso é até, mais né? é até mais importante, porque são mais variáveis no final um das contas. O grande problema né? é que a trilha pode realmente machucar, não é só torcer o pé, não é só virar ali e cair no chão, não, você pode meter a cabeça numa pedra porque você rolou, você pode bater a cabeça num galho que você não estava olhando, isso também pode gerar uma concussão, você pode cair, você pode tropeçar numa ribanceira. Lá mesmo, São Benco, que tinha de ribanceira que olhava assim, se demole, tchau. Sai rolando. Era um monte, cara. Teve uma parede que eu peguei lá que eu falei, meu Deus do céu, velho, os caras tinham que ter posto uma corda nisso aqui. Tipo velho. aqueles vídeos que a gente vê na, no perfil da Red Bull ali com a galera, com o Garmin na cabeça, com a Garmin ou com a GoPro na cabeça. Aquelas pirambas você vê do lado, é só buraco, né? Sim, né? mais ou <risos> menos nesse estilo, sacou? Mais ou menos nesse estilo. Cara, tu fala assim, caceta mesmo, e os caras que estão menos preparados? Porque você vê muita gente entrando no esporte sem muita preparação. Na um aventura balô, louca. Vamos nessa e tal. E acaba que ali é realmente perigoso, né? Acaba se tornando realmente perigoso fazer isso sem essa preparação adequada. Você falou dessa questão da dificuldade das provas de trail. Eu fiz algumas já, por aqui por Brasília mesmo, né? Provas de nível fiz um Para mim, que estava começando, talvez eu fiz uma intermediária. Não sei se você lembra daquela prova da BMS Multisportes. Sim. Na região onde você mora, mais ou menos. E depois fiz outras mais fáceis, né? Provas realmente estradão. E realmente, falando agora, me chama a atenção. Não sei se tem em todas as provas, mas eu não lembro assim, de informações nas provas, pelo menos as mais básicas, que não fazem parte de nenhum circuito. Não tem tanta informação sobre essa dificuldade ou não. Acaba que, na época, pelo menos, eu via muitas pessoas buscando referências de quem já tinha feito, né? Para ter uma noção de fazer ou não. No geral, as provas é. informam isso ou não? Cara, não informa de forma explícita, né? É, falando isso, mas eles indicam, tem os indicativos. Hoje a comunidade do Trail também é, uma, é bem grande e abraça compartilha muito. Muita compartilha informação. muita informação. É, se você quer treinar, existem aplicativos tipo o que tem os mapinhas, que para trajeto e tudo mais, e quem fez o, o mapa e a última vez que fez, bota um comentário, bota o um nível de, de técnico que é aquela trilha não é a trilha, para justamente não ter um, um percurso tão difícil para uma pessoa tá começando. Básica, que tá começando. Então, às vezes, você está precisando de um percurso difícil para treinar e não vai no percurso, então você vai caçando essas coisas. Muito por conta Qual da. não pessoa. deve mesmo? É, Wikilock. w i k i Legal. Que é cair, né? Então o básico aí é saber buscar a evolução no nível primeiro de prova, né? Saindo da rua para Sim, você trail. tem que experimentar. Primeiro é ir pro, pro chão, né? Uma superfície ali irregular tudo mais. Isso já traz uma perspectiva diferente. E tem inúmeras provas que vão crescendo aos poucos. O lance é que, às vezes, essa parada do Ultra, que é o que acontece na, na corrida também, é, muitas pessoas estão indo para distâncias maiores sem uma preparação. Começa já querendo. É o que a gente chega na maratona. Começa já correndo com ele já querendo a maratona no final do ano. Não quer fazer uma progressão no treinamento até chegar lá. Não que esteja errado, mas aí acaba que você sobrepõe, né? você passa por alguns momentos, que é interessante você ter essa experiência antes. Uhum. E é na, na trilha, chegar melhor preparado. Na trilha, então a ideia é que até se você fosse aventurar nela, já ter vivido aquelas distâncias, pelo menos de alguma forma, no asfalto, em condições mais básicas. Cara, não, que é diferente. É diferente. O estresse fisiológico é um tanto quanto diferente. Mais tempo, né? É mais tempo. O controle de velocidade é algo que não depende de você, depende muito do terreno. Então você tem que controlar a intensidade que você aplica na subida, a intensidade que você aplica na descida, no plano, no tipo de solo. Então uma percepção do seu corpo muito maior para ver a carga. Não adianta você querer controlar uma prova no, no pace, na, na trilha, sacou? Não tem isso. Às vezes, para controlar a frequência cardíaca, você pode se tornar mais interessante, mas também entendendo o terreno, você sabe onde você tem que fazer mais força, onde é que você tem que relaxar para fazer essa economia, para a prova inteira, então para o seu treino inteiro. Então você tem que perceber muito mais o seu corpo, com uma, com uma, uma concentração muito maior na sua percepção de esforço, para você realizar toda a atividade. E em termos de preparo, inclusive dentro das valências que a gente orienta no Corrida Perfeita, treino de força, parte mecânica do treino, mais importante do que na rua ainda? Olha, a parte da técnica, é aquela questão dos nossos educativos e tudo mais, os nossos educativos eles ajudam muito na percepção do movimento, né? Percepção do seu corpo. O que é fundamental você ter a percepção do corpo na corrida do trail. Só que o lance é que o movimento não é tão fechado. No trail você não tem aquela cadeia fechada linear que seria na rua, porque é uma hora... O chão vai estar te jogando para um lado, vai estar tá te jogando para o outro lá, né? e você tem que trabalhar Faz todo o seu corpo, corpo né? exatamente para reequilibrar, para você se manter. Então não é aquela estrutura firme parada parada linearmente, né? mas contudo você tem que manter o seu core estável, porque o seu centro é o que você está mobilizando ali, então o braço vai mexer para um lado, a perna vai mexer para o outro. Então, você vai se reequilibrando todo o movimento de corpo, mas o có tem que estar tá firme. Coisa que a gente trabalha muito também dentro dos nossos educativos. Só que da trilha, você tem que ir para a trilha para você perceber os movimentos ali Mas os nossos exercícios de força ajudam sim, ajudam muito. Porque é necessário muito mais força no trail. Por conta dessa não linearidade, muitas vezes você está fazendo uma subida no qual você vai trabalhar um ângulo uh, articular diferente do que você faria na corrida. Você aumenta a amplitude do movimento, levantar mais o joelho para escalar. O tempo de contato no solo muda, porque você não está mais aquele tempo de contato rapidinho. Você vai estar tá com duplo contato, você vai estar tá caminhando muitas vezes. Então, um, um trem de força ali para aquilo, você vai a resistência muscular é imprescindível. Mas também precisa da força rápida, principalmente quando você está descendo, para preservar a, a musculatura o na sua descida, ali, né? o impacto quadríceps e tudo mais. E até mesmo para você se tornar mais eficiente na descida, porque se você desce devagarzinho, é pior ainda. Você tem que uhum. descer com apoio rápido no chão. Interessante. É, a parte de treino de força Eu tenho uma experiência interessante para contar Quando a gente começou a treinar junto E você me passar os treinos de força do Corrida Perfeita é, Antes disso eu tinha uma dificuldade Provavelmente advinda de algum desequilíbrio muscular Ali na, nos membros inferiores Eu ia para uma trilha Às vezes eu pisava naquelas pedras mais é, instáveis ali que era só um, uma superfície muito pequena para se equilibrar e muitas vezes não conseguia me equilibrar né é bem uhum. aquela ideia fica de um pé só aí né muita gente não consegue Sim. né e você vai levar esse desequilíbrio para uma trilha mesmo para uma caminhada isso dificulta e quando eu comecei a fazer nossos exercícios trabalhando muito com unilateralidade né e desequilíbrio ali da, da do, do pé de uma perna só e tudo mais eu comecei a perceber a diferença que fez quando eu ia para um terreno irregular caminhar mesmo fazer um, uma trilhazinha né passeando o quanto isso fez diferença para mim imagino eu que para prova então, né, você em condições de corrida inclusive, faça mais diferença ainda ter esse essa preocupação desse trabalho específico de força. Não, você tem que ter o um trabalho de força, o um trabalho de pliometria principalmente, porque é uma força rápida que você vai executar no seu corpo ali, né? Uma ação quase que reflexa e você tem que estar com o seu musculatura acordada para isso, né? Você tem que ter uma ação rápida, tem que perceber e já sair, tanto para mudar de direção, quanto para ter essa questão de sentir que virou o pé, já tem que tirar. Então, perdão, gente, perdão, então perdão. a gente pode dizer que não fazer o um treino de força específico para corrida de rua já é perigoso, na, não fazer pra trail é mais ainda. Mais ainda, com certeza. Ainda ah. mais quando a perna escorrega para um lado, você tem que usar o adutor, véio? se o seu adutor não está forte, <risos> você vai abrir, abrir. o adutor vai dar uma estirada. É, é muito comum vai você ver a galera começando em trilha, tendo torção, tendo contratura, fala é demais. Tem que trabalhar o corpo como um todo, ter uma boa mobilidade, uma boa... É força muscular. Para essa prova especificamente para as provas que você tá visando de trilha agora nesse ano, algo a mais você encaixou em treino de força, mobilidade, relacionado à corrida ou já continuou fazendo o que a gente faz no corrida perfeita? Não, eu tive que fazer algo mais, principalmente pela falta de montanha eu tive que encaixar mais treino de subida. Eu vi que você fez muito escada na academia, né? Escada, exatamente, meu regenerativo hoje é fazer escada, ontem mesmo eu fiz uma hora de escada é, na academia, pega aqueles maquininhas de escada e fica, eu não vou encontrar nada para fazer algo similar. E cara, no trailer você tem que treinar caminhada, porque você vai caminhar. E tem, faz diferença você caminhar 4km por hora ou você caminhar 5km por hora. e sim uma hora dá 1km de diferença. Uhum. Pode parecer uma parada ridícula ali no momento, mas isso faz diferença. E tem que treinar isso, aí acaba que é uma força ali, não é igual. Treinar escada, ou então ficar se eu tivesse uma montanha pra ficar treinando hiking mesmo, uma esteira, uma esteira com inclinação também, jogar ela na no alto e fazer uma caminhada. Não né? é porque a esteira tá vindo pra baixo, né? Tá rolando, você não tá projetando seu corpo pra cima, então ó. A carga, o peso, você não está realmente levantando eu digo, o peso. Como alternativa, eu diria sim, assim. Sim, exatamente. Não tiver e é até mesmo por isso que eu estou fazendo. Tá está fazendo isso também, né? Então a escada é. como a esteira. A esteira não, a esteira não estou fazendo. A escada é a melhor opção. No final eu estou fazendo a escada. Mas não tem na escada, a escada, a esteira seria sim, a próxima sim, opção. mas eu tenho a minha casa. Minha casa tem muitas subidas. lá né? eu conheço, Então conheço, eu tá. treino lá essa questão ligeira, né? Do, da, da corrida subindo, corrida descendo. E aí eu não preciso de fazer a esteira a Mas no esteira. mínimo se a pessoa mora numa região plana Não tem nada Se conseguir uma esteirinha com inclinação Melhor que nada já, né? Com certeza uhum. Com certeza Você tem que subir Projetar o corpo Porque quando você projeta o corpo para frente Nesse né, declive Você ainda começa a trabalhar muito mais os posteriores do, Da sua perna Do seu, do seu tronco né? para manter o corpo reto, traz essa carga a então, incidência da gravidade na coluna ali de forma diferente também, né? Que muda o centro de massa, né? Você tem que jogar Nossa. um pouco mais para frente para você pisar mais à frente, né? Digamos assim. Primeiras provas que eu fiz com muita subida, eu senti muito isso de trail, eu senti muita dor na lombar, sim, falta de, desse estímulo específico. Eu não estava fazendo Eram provas curtas, fui lá e fiz, mas tinha umas subidinhas hum, ali. Você vai aqui. subir colocando a mão na coxa, você Sim. vai subir mais inclinado para jogar um pouco mais do peso para ajudar, porque se você coloca o peso para trás, você vai rolar, né? Não tem como. Não <risos> em termos de equipamento no Trail, não falando especificamente dessa prova ainda, que você fez, que foi uma prova muito longa, que deve exigir algumas coisas a mais, mas primeiro vamos falar do básico. É. Além de tênis, tem mais alguma coisa para as primeiras provas para começar? Cara, tênis, aí né? é o tênis é a hidratação, né? Porque normalmente no Trailer você vai demorar mais tempo e você não tem um, um, um tempo certo e de E a maioria das fazer. provas não oferece, né? Em muitos casos, boas, boas, algumas provas não oferecem nada de hidratação. Claro, assim, oferece... como, igual igual a corrida de rua, digo, a cada dois e meio já tem uma água, né? Sim, mas aí tem outro ponto também. Como a gente está num ambiente natural, você tem que tentar Aproveitar fazer dele. o não, tentar fazer o mínimo de pegada de sujeira sim, sim. sobre ele, né? Então você tem que levar a sua bebida, você tem que levar a, su... levar a sua bebida, no seu vasilhame, no seu... Para abastecer nos pontos, Depósito né? para você tomar água, para não jogar no chão, tudo mais, sujar o ambiente, fica muito mais difícil de limpar isso. E, e é interessante, você tem o seu cinto de hidratação, uma garrafinha na mão para você levar e ir tomando ao longo da prova inteira. Mas é entender que você não sabe quanto tempo realmente vai durar aquilo. Uhum. Então, mas para quem está começando, distâncias curtas ainda a base é o tênis de trilha. Uai, até, e até um equipamento uma distância curta é. você não sabe quanto tempo vai demorar. Não, sim, pô. mas eu digo, para começar, tem mais distâncias mais curtas, a base é o tênis e um equipamento de hidratação né? coletivo. O tênis também, às é. vezes nem precisa, porque dependendo de que trilha Com o o chão você tá batido, Se né? for um estradão, o chão batido, o tênis mesmo da rua já, já, já resolve. Fiz, já resolveu. E se não tiver muita inclinação, então é, tranquilão, tranquilo. não tem muito por onde correr. Não tem muito o que necessário. Depende muito para que trilha você tá hum. indo. A diferença Eu... básica dos tênis de trilha em relação ao solado, principalmente, né? Os cravinhos, né? Sim, o solado, a rigidez, o cabedal, né? para ser mais resistente, para raspar nas coisas e não rasgar. O dedão, a ponteira, digamos assim. mais mais rápido você também. Batendo mundo... uma pedra a ponta do pé. O seu, seu dedão batendo lá na ponta Secagem mais rápida, né? Uma secagem rápida. Tem, cara, tem... Tênis de trail, que aí já é tênis impermeável, tênis pra não entrar areia, tênis pra não sei o que, tênis pra... Porque tudo depende também do tipo de trilha que você vai. Se é uma trilha com muita lama, se é uma trilha mais seca, se é uma trilha mais rochosa, se é uma trilha de areia. Pra começar, escolhe um básico aí que atenda em médias condições. Não tem que criar muita dificuldade não. pra começar. Você começa, depois vai vendo. Porra, lá nos 21K da tabuquinha que eu fiz agora no... Em Brasileiro? Janeiro. O cara tava de alfa fly, velho Correndo na trilha, velho Eu falei, meu irmão, esse cara é ninja, velho Porque <risos> o tornozelo dele já via pá, Virando todo o tempo, Estava todo careca já, meu irmão sem, sem gripe nenhum Pra o cara poder descer rápido as trilhas né? então, Até mesmo já pra parte subir de pedra, de pedra pequena que escorrega fácil, né? Exato, de cascalhado Mas ele fez, ele disse, Marradão, feliz E você fala, porra, tu precisa de um Não, não precisa, é indicado, né? Fica mais fácil Algumas pessoas correm de outras Somente maneiras da condição, né? Exato. Eu já fiz estradão normal assim, não fez falta Mas em, até em estradões Ou outros locais que tinham descida com muito areia E pedrinha pequena você que escorrega fácil O né, eu deu umas escorregadas Que quase viraram tombos dos bons é, Em descidas Tem tudo isso tá, E equipamentos mais avançados, tipo uma prova dessa aí sua Que durou quase 10 horas, o que você teve que levar mais Além de equipamento de hidratação e um bom tênis Cara, por exemplo, para essa prova De 50 e de 80, tem itens obrigatórios Que você tem que ter na mochila sacou? Você tem que levar com você é, tem até um negócio, uma história interessante disso aí da, da prova, porque eu não levei o, o impermeável, que seria um casaco impermeável, para não entrar água, né? Impermeabilidade. E o corta-vento era algo que você pode levar, mas não haveria necessidade. Mas impermeável era, não. O corta-vento tinha que levar também e eu tinha que levar o impermeável. Tinha que levar também a manta térmica, que é aquele negócio... Caso para evitar hipotermia ali. É, tá que é a manta térmica, que é aquele cobertorzinho aquele metálico cobertorzinho. de alumínio lá. Tinha que levar isso, tinha que levar a sua própria hidratação. A headlamp, que é a lanterna de cabeça, para os 50 era indicada, mas não era obrigatório. Para os 80 já era obrigatório é, você ter essa, noite, né? essa, essa headlamp. É, para algumas provas é obrigatório levar calça, sacou? Você tem que levar calça também, por todas essas questões. Uma de calça específica ou qualquer calça? Qualquer calça. Se de calça jeans, fica à vontade, né? Mas a calça é realmente pra. É pra uma condição de extremo frio ali, pra exato. Esquentar. Pra você sobreviver, não passar essa situação. E deixa eu ver o que mais que tinha de item obrigatório. Não, acho que era só esses o itens obrigatórios. Bastãozinho que muita gente. O bastão usa, não é obrigatório, mas ele ajuda muito. Você levou um? Levei bastão, cara. Levei bastão. Ele, você usa mais em que momentos? Momento de lama, subida? subida? Subida principalmente pra você tracionar o seu corpo, pra você puxar o seu corpo pra, pra cima, né? Você usa o braço pra empurrar, pra tirar um pouco da carga das pernas. Mas aí por conta de ter machucado, eu usei muito ele pra descer também, pra tirar um pouco da é, carga da, da minha perna pra ir segurando. Geralmente frente... leva um, leva dois... Não, são dois, um né? em, cada, em cada mão. Uhum. De um só é só pro peregrino mesmo. Sim, cara, é, mas às vezes, de repente, na situação você usa só mais um lado mesmo. De mas <risos> o, o ideal é que você tenha dois mesmo, ocupar, par, né? Meteu quatro por quatro, por assim dizer. Então, falando de equipamentos, falando dos básicos. Tênis e um equipamento de hidratação, seja, um mochila, uma cinta, né, etc. E no avançado tem relógio, é, luzinha de cabeça, os bastões, mantas, equipamentos mais de... de... O anorak, né clima, que é né? O, o casaco uhum, impermeável, permeável. Sim. Calça é uma coisa mais básica. Qualquer uma, em tese, resolve. Mais alguma outra coisa que ajuda a proteger na trilha, de uma forma geral? Eu vejo muita gente aproveitando para usar a meia de compressão na trilha, porque já protege mais das, sim, eu gosto dos de rasgos isso, ali, né, né? Do, do, do, do, do do matagal mato, Do galho. ali, das pedras que vai raspando. Então, acaba que protege um pouco mais. Você não se preocupa menos com esse matinho na perna ali. Mas não, não é nada obrigatório. Tem gente que corre com meia baixa. Curte, prefere. Então isso é. aí fica muito mais a gosto do freguês, né? Entendi. E como é que pensou uma estratégia para uma prova dessa, falando na parte de equipamento? Você falou agora há pouco aí de... Ah, tem lugar que você vai subir mais, vai fazer mais força, você tem acesso antes ao... ao... ao... ao percurso, né? Tudo. Mas a ideia realmente é estudar o percurso e junto com o um treinador, pessoalmente, tendo um treinador te apoiando, Sim. definir uma estratégia ponto a ponto, estudar com calma mesmo. Sim. Sim, com certeza. Porque você tem que ir administrando a sua energia, né? Para a prova. E aí a estratégia, outra coisa é se você está lá a nível competitivo, se você está lá a nível passeio, né? Então a estratégia muda também nesse sentido. Porque o nível competitivo, você vai ter que estar tá de olho no, nos outros atletas também. Já o, o passeio, você está lá só pensando em você, em como você vai desenvolver a, a prova. Quanto de energia você vai gastar nessa subida, naquela outra subida, em como que você tem que estar tá se percebendo naquele quilômetro ali se é para estar tá mais cansado ou menos cansado como é que você vai construir esse caminho se chegar nesse ponto aqui se sentindo dessa forma tem que mudar um pouco a estratégia para se sentir de outra forma é, a estrutura de alimentação basicamente por tempo não por pontos também mas saber onde é que tem os pontos de hidratação para você calcular a sua água para que você não exceda na, na água de um ponto até o outro porque carregar água demais, demais é peso Tapa, demais né? então você vai vendo vai estudando isso quais são os pontos de hidratação Eu vou levar só uma garrafinha que para mim dá de um ponto para o outro, ou não dá, é melhor levar um pouco mais, a própria alimentação, quanto de comida que vai levar na mochila, quanto tempo vai demorar para fazer isso aqui tudo, né? Se você também não sabe em quanto tempo você demora para subir um quilômetro num 10%, sacou? Vamos supor assim de altimetria, você não sabe quanto tempo você vai demorar naquele trecho. Então você tem que saber também, isso aí vem do treino, quanto tempo você demora para subir tanto. Em que ritmo você vai subir? E sempre aquilo? tem uma margenzinha, por conta das condições do não, dia, né? Não, sempre. O planejado nunca é um target, né? É sempre um range. É uma é um, referência. Uma só. referência por ali, né? Vai variar, é uma variável. Porque tem muita coisa para ser trabalhada. E o interessante desse planejamento, muitas vezes, é você ter um teto muito mais do que ter um piso. É pra você saber que você não pode passar aquela velocidade naquele trecho. Por mais que você esteja se sentindo bem, você tem que segurar porque tem um negócio mais para frente, né? Pô, eu tô zaço, eu vou nessa. Mas calma, tem um monte de, de coisa ainda. Então, a partir de um certo momento... Não, aqui é liberado. Aqui você já pode sentar a bota que acabou a prova. Se você chegar aqui sentindo dessa forma, vai. E assim você vai estudando a prova, os trechos, o que fazer, sabendo exatamente, ó, aqui tem que tomar cuidado, porque aqui é só um fiapo de, de chão. Então, vai com calma. Tem que chegar inteiro aqui. Tem que se estudar muito mais uma prova de trail do que uma prova de, de, de, rua. de rua, né? A, o trail se torna muito mais complexo do que do que correr de rua é não um pode, outro esporte não pode ser aventurar de qualquer forma né não hum. não é um deslocamento bípede né uhum. <risos> como a corrida só que diferente e é muito importante até nessa hora um apoio de profissional que já viveu isso né na prática para com certeza. Para ajudar a traçar essas estratégias. Até no Clube Corrida Perfeita Personal, a gente está recebendo muitos atletas focados no trail, né? Sim, que nossos certeza. treinadores aí, você, o Marcos, o Gustavo, o próprio Saboia, que já fez a Tutante, tem essas experiências e isso ajuda muito na hora de traçar uma estratégia, né? Com certeza, com certeza. Experimentar ali, vivenciar, isso faz muita diferença, cara. E é muita coisa para ser vista, para ser posta em prática. E torna o negócio tudo muito complexo. É quase um rally, né? Quando a gente pensa nos, nos corredores de rally aí, né? Que traçam toda uma estratégia do dia todo ali Fazendo uma prova no meio do mato Onde a gente vai acelerar, onde a gente vai parar Onde a gente vai parar pra comer, etc Tudo tem que ser pensado, né? Tem, cara com um detalhe, é, né? É no mínimo uma prova ali O vencedor dessa prova O Silvestrini Ele fez em... 4,58, você me 58, 58, cinco falou 5 horas, cara 50 quilômetros nessa Ele hora. Que foi rápido pra cacete São 5 horas de prova é, o mais lento para completar foi 13 horas e 50, 13 e 40, alguma coisa dessa aí. São então, 13 horas de deslocamento. Muita coisa acontece dentro de 13 horas. Então você tem que conseguir planejar, tentar planejar Sim. o que, que pode acontecer ali para você estar. Tá... Sim. A gente fala na corrida de rua, né? Na geral, que não tem esse tanto de variável que tem no trail, que mesmo que você não tenha uma referência ainda, seja a primeira vez na sua distância, você pensar em alguma meta, né? Tentar traçar aquilo e acompanhando de acordo com o desenvolvimento do seu, do seu treino meta de tempo. Mesmo com essas variáveis todas no trail também, é interessante pensar numa meta, no, no se eu vou tentar completar nesse tempo, é, ou estabelecer um intervalo entre isso e aquilo, ou é um negócio que está aí na primeira vez, no modo meio passeio, é minha meta número um. Sempre a número um é completar, né? Mas é bom ter uma referência de tempo numérica, não, cara, sempre é bom você ter uma referência você ancorar né, o seu pensamento em algum desejo, em alguma coisa que você quer fazer Mesurado, porque, né? tipo, é mensurável, que você vai calculando ao longo da prova se vai ser possível não vai pensar, ou não vai ser possível o negócio é que você não pode ficar muito preso a ela, tipo, real, ah acabou minha prova porque eu não vou conseguir fazer mais esse tempo que eu tava imaginando fazer. Não, cara. é você tá lá e, porra, vai dar. Então, você continua se estimulando para pra... Aí fala, Ih, não vai dar. Então, vou ter que arrumar outra. Então, 10 minutinhos, vai. Já repensa outro tempo já no meio da prova mesmo. Né? dentro da prova. Pô, porque aí você conclui, você executa o que você conseguiu fazer, porque... Essa ancoragem de tempo faz você treinar já pensando naquilo, na possibilidade, naquilo, sonhando, naquilo. Você mantém a sua mente focada naquela situação, do que você quer realizar, sacou? E antes da gente realizar, a gente tem que sonhar que a gente vai realizar. Então, isso você tem que ter na mente clara. Mesmo não sendo possível, você chegando mais próximo daquilo, já tá bem. e até como você fala se torna uma distração positiva dentro da prova também né você ficar jogando com esses números né não vai dar mais assim vou fazer aquilo, opa, tô super bem será que vou fazer Sim, menos você né tem que fazer estratégia tem que fazer isso isso é uma distração boa durante a prova né porque cara vamos falar mais da sua prova agora é muita é porque é, a gente é só... tá falando isso tudo dentro da história da minha prova nem Eu chegamos ainda nela ainda tudo. vamos chegar nela agora a segunda parte agora vamos falar dela especificamente cara por que que você escolheu fazer essa prova o Indomit pedaço do baú 50k e de piramba. Por Cara, que você escolheu esse objetivo porque agora? Porque ela está um mês da, do 100k da Tutã, né? 100km da Tutã, da Trump. Trans... Vai ser agora em abril. É. E o que, que é essa Tutã? Onde é que é? Tutã é, que é lá é? é no na, na Pico das Agulhas Negras. Passa por lá, lá em Rezende, ali Rio. no estado do Rio de Janeiro, que também é bem nesse miolinho aí, né? 100km de trail. 100 quilômetros de treino, eu ainda estou pensando assim, meio que viajando esse Quem não, Andrei vai vir aqui contar provavelmente essa história dele lá, ah, mas a gente já tem a história que o Saboia, nosso treinador do personal, Clube Coisa Perfeita Personal, foi e contou aqui com a gente outro podcast, vamos deixar linkado aqui para quem Sim. quiser conhecer já um pouquinho da prova. Aí o que, que acontece? Esse ano era um ano de reconstrução para mim como atleta, né? De me refazer, de Depois de uma construção da casa, né? Depois da construção <risos> da casa, de muito estresse, blá, blá, blá, não consegui treinar e tal, vários problemas. E a Tutã era uma prova que eu já ficava de olho, eu queria correr ela, porra, no meio do mato, deve ser irado mesmo. Tá lá, tá lá, na mata lá, porra, deve ser muito foda. Aí 2019, foi 2018, eu já acompanhava lá o, a página da Tutã e tal, a galera fazendo e tal. Aí comentei lá no negócio que as inscrições estavam abertas, aí o cara me mandou, o Marcos, acho que é o Marcos o nome dele, organizador. organizador. Aí ele me mandou, pô, tá faltando o que pra se Se for por convite, tá convidado. <risos> Isso aí era 2020, que a gente já tinha até programado ir para Boston, que lá ia fazer... É, pré-pandemia ainda ali, né? Pré-pandemia. Aí eu, porra, cara, se der pra encaixar, eu vou. Que aí, só que, porra, aí ia ter a Boston, Boston mesmo mês, né? que era aprovado o primeiro semestre, né? Que normalmente ela, acho que ela é maio, se eu não me engano. Abril, final de abril. Final de abril, e a Tutã é sempre no começo de abril, no meio de abril ali. Esse ano vai ser dia 14. Aí eu, cara, não sei se vai dar pra encaixar, mas vamos ver, né? De repente, quem sabe. Aí deu pandemia a porra toda. Aí o ano passado eu falei, cara, vamos fazer, vamos botar um desafio pra voltar e tudo mais. Aí eu mandei um direct pra ele... Aí aí, o convite ainda tá aberto? Ele não, estamos firme que nem a montanha. Então vamos embora. Então arruma uma vaga para mim no Senkai que, que eu tô indo. Aí beleza, aí foi, né? Só que eu não treinei nada no passado, já pensando nisso, no final do ano, né? Digamos assim. Aí esse ano eu tinha que começar. E tive que acelerar vários processos. E o 50k seria um bom longão para eu fazer, ainda mais para pegar montanha, coisas que eu não encontro de, da aqui. Prova em, mesmo. em condições difíceis de prova, para se testando e ajeitando, o que, que tem que ajeitar. E eu tenho que ajeitar um monte de coisa e já fui para isso. E eu já buscando uma performance, eu já pensei também na outra prova para o segundo semestre, que é outro 100k, que é o MB para ti que aí lá eu vou buscar uma certa performance, entende? O próprio Tutã vai ser o um negócio que eu, eu gosto de brincar, que eu falo que eu vou lá conversar com Deus, né? Eu vou lá, tal, tá, sentir o ambiente, tal, tá, tá, tá, reagir essa, tal, reagir tal. Isso. Então é todo um processo que aí passa a Tutã, vem o UTMB para ti, já sonhando com o UTMB real, lá na, na Suíça, Itália Sim. e França, lá, o grande é Mont Blanc. Chegaremos lá. Branco, mas essas três próprias, a que você lá. fez agora, depende da distância, e as outras duas são de 100, né? Tutã e a UTMB de Paraty no Rio, são condições de nível de dificuldade parecidas? Cara, não sei. Sabe não? <risos> Mas se aproxima provavelmente. Quando não... a gente fala em condições de dificuldade, a gente pode falar em altimetria, não sei, terreno. Uhum. Entende? A altimetria na Tutã chega a 5.500, se eu não me engano, nos, nos 100 quilômetros. A de Paraty vai chegar a 6.200 então sobe um pouquinho mais, então é preciso um pouco mais de força. E outra questão que é, a altimetria desci, da chegada é quase a mesma da, da, da largada. Então, se você sobe 6 mil, você vai descer 6 mil. Então você vai precisar de muita força na perna, nessa sacou, para segurar, a segurar a sustentar. A força é fundamental. Então eu estou trabalhando muito força e tentar baixar um pouco também o peso, que ajuda, né? <risos> para subir descer. e descer. Estrutura é e... bem isso. Aí nesse sentido. O ah, Indômito ah, estava lá, perto do baú. O Amadeu, nosso aluno, já estava indo para lá também. O Renan, que trabalha com a gente, nosso colaborador grande brother, que faz as nossas artes todos. estava indo para lá também. Falei, meu irmão, vou nessa, vou com a galera. Isso vamos ver é o que Você é primeiro dá. preparo para essa prova? para é, já pegando como estratégia de treino para lá. Uhum. Pô, pra você ter uma noção, foi a primeira vez que usei um pole. O pole é o, o bastão uhum. de treino. Pô, eu vou ter que usar muito isso para pro... se adaptar e tal. Pra... Pra, pra, o mesmo. engraçado é que eu comprei o, o bastão. Aí eu, no dia que eu ia treinar com ele, não, eu tenho que sair para treinar com ele aqui e tal, para ver Eu esqueci ele. não no... <risos> acostumado <risos> com o negócio, né? Que <risos> deixou em casa. Eu levei pra... só para prova mesmo. Ainda pensei lá, eu levo no meu. Claro que eu vou levar mesmo. Vim para treinar mesmo. Vou ter 50 Sim. km para treinar esse negócio aqui. Para usar errado, usar certo, ver como é que funciona com o meu corpo, como é que não funciona. <risos> E foi mais ou menos assim que eu escolhi lá a, a Pedra é a do prova. Baú. E como treino? Qual é, a experiência? Valeu? Pensando já na Tutã? Porra, com certeza. Como treino, quanto pior, melhor né a situação. E lá foi feia a condição. Sim, mas... <risos> porra, chato pra caralho, né? Velho? É porque você, que às vezes você quer correr e o, o chão não te permite correr, né? Cara, ela tava tá uma lama, uma merda. Uma bosta. Mas beleza. Literalmente uma bosta, né? Passaria muitos passos lá, né? É, muito pasto. Aí o que, que acontece lá? eu tava falando com o um cara que fez a. que organiza lá a. Deus me livre, né? Que é um trecho da prova, que tem 1.390 metros, só que com 24,5% de inclinação. Né? Então a galera lá, os mais rápidos, terminam, teve a prova agora, faz para 14 minutos, o campeão. Em quanto tempo isso? 13 em quanto, qual é distância desse, dessa altimetria aí? Como distância. É, são quantos mil metros? Você sobe mil e tanto? Ah, tem que fazer Esse o cálculo aí, né? Mas cara? a qual a distância dessa? 1.390. 1.390 metros. Um quilômetro de... De 400, ah, de subida. De subida, isso. E dá 24% do tempo todo. Isso. isso. Ah, você sobe 340 metros. Ah, sim, 1.20. De... Caraca, é uma parede. É. <risos> Sacou? Aí. Até esqueci o que eu tava falando. Falando sobre esse cara que tava conversando com ele, ah, que, sim, que organiza sim, esse sim, trecho sim. aí. É tipo aí um ele... desafiozinho, como se fosse é, um desafio É, um desafio. Ali. E o desafio é muito louco. Aí é maneiro como que eles fazem, porque você não pode se inscrever. Você não faz nada, eles vão lá, escolhem a galera e... Olha, você foi convidado para subir. Aí se alguém pergunta quando é que vai ser o desafio, já... Não, esse aqui já tá fora, vai ficar um ano de, de castigo. Mas, mas como tá assim? Passar. Isso é depois da prova? É depois da prova. No ah. dia seguinte da prova. Ah, é outra coisa, É outra coisa, não tem nada a ver com a prova, sacou? Só pega Entendi. o trecho ali, não tem nada a ver Faz com um a organização. O teste, testezinho lá com as pernas é, quebradas. É uma coisa muito mais da comunidade <risos> ali e tal. Uma graça, é, é, é bem depois. legal. Aí ele falou, pô, Andrei, ó, é, aqui mudou muito depois da pandemia, porque muita gente de fora veio pra cá e comprou os terrenos na parte alta aqui da, da, da cidade e cercou. Cercou e não, não deixa o pessoal passar nas trilhas e tudo mais. E a gente perdeu muita trilha. Teve que mudar muito trecho, então acabou dificultando um pouco o processo da própria prova. Ele não é da organização, mas ele já trabalhou junto com a organização, fazendo essas coisas. E, problema, e o grande problema dessa prova também é que os donos fazendeiros ali soltaram o gado a semana inteira, além da chuva. botaram cagaram tudo, literalmente. Cagaram tudo, meu irmão. Soltou o gado, no, botou no pasto, que era onde passava a trilha. E aí você viu o que ficou, velho. É, a gente viu as imagens, não sei se a gente vai conseguir soltar junto aí do Porque vídeo Porque aí do podcast, foi, o piso, mas... foi o pisoteio do, do gado, depois o pisoteio da galera, então na hora a que eu e a chuva. água, de molhar demais, puta, tá uma merda. Tá... Choveu muito durante a prova também? Não, durante a prova não choveu muito, choveu muito durante a semana. No dia anterior choveu a noite inteira também, mas na hora da largada da prova não choveu isso aí para alegria do pessoal que estava nos 80, que estava já no meio da trilha. Muita gente desistiu nos 80 km, não conseguiu concluir a prova. Encontramos um, um não um casal, né, mas uma dupla, um homem e mulher, que são aqui de Brasília, eles largaram no 42, uma estava com hipotermia, Hipo... hipotermia, hipotermia. O outro torceu o joelho duas vezes. Nossa. Aí largou a prova. Mas é, aí tava nisso. Mas vamos falar um pouco da prova, então vou pegar certo uma linha de pensamento aqui. Mas só para a gente falar de experiência um pouco antes da prova. Experiência turística lá na região lugar legal ou basicamente mato? Ah, mesmo eu... sendo legal, né? Mas, mas assim, o turismo é, é o mato, né? é, são as cachoeiras que tem ali, né a serra. Vou colocar melhor minha <risos> o que eu queria colocar. Você tem mais uma experiência ali de natureza mesmo turística? básica ali dentro do, da região que você fica? Tem outras coisas para fazer? Como é que foi essa experiência no geral lá de fazer turismo antes da prova ou depois, não sei. Eu não fiz, ó. por que você está me perguntando isso? Não. <risos> Mas o que você sabe a respeito de lá? Galera Porra, procura, lá é uma que... região de serra, cara, que você que a pessoa vai lá para ficar de boa, para ver o, o horizonte, aluga a cabaninha lá em cima, tem uns restaurantezinhos Hospedagem embaixo da cidade, tem as mais distantes do centro, perto não, porque as pessoas querem ir pra um local desse para se isolar. Uhum. Então tem umas cabaninhas que ficam espalhadas pela, pelas montanhas, por assim dizer, se aluga, fica vendo aquele visu, passa o final de semana tranquilo, dá uma relaxada. É um clima bem de interior, então é bem acolhedor. E põe roça sentido. mesmo, relaxado É, esse é que eu é senti. Essa é a pegada lá. Essa, é essa é a pegada da serra. Não é um negócio tão estruturado, eu acho, como Campo Jordão. Mas Campo Jordão também nunca fui. Uhum. Só de falar. Mas tem uma ele estrutura, fica né? Ali. Tem cidade, grande, bonitinho, é estruturazinha negócio... bonitinha. Grandinha. é uhum. ah, não. Dá para receber turista lá demais. Beleza? Certo. E dá prova. Vamos falar dela então. Que Olha, que cê, em relação às suas expectativas de desempenho, o que você que encontrou lá, o que você viveu além da prova, o que você estava aqui reclamando nos bastidores? Cara, não, a minha expectativa de prova, era só de, de desempenho, era só chegar na frente do Amadeu, né? <risos> Nosso aluno Amadeu Sim. é aluno dele, inclusive, no plano personal, para quem não conhece do Trail é... também. É, Amadeuzinho. Mas chegou na frente ou não? Claro que não, meu. é Você machucou o pé ainda, inclusive, né? Teve, Foi... esse, teve esse adicional aí, junto é. da bosta é. da vaca, para atrapalhar mais. É, é. Foi o que? Foi uma torção? Você vai deixar apontar a prova agora? Eu posso Fonte, começar vai. a apontar a prova? Então... É que o entrevistador quer perguntar Bom, tudo. Quer né? perguntar, mas aí perde o filho da merda. <risos> vai lá, lá, lá. Bora! Então, o que aconteceu é o seguinte. A gente chegou lá na quinta-feira. Saiu daqui de Brasília e eu e o Amadeu. A gente já foi junto até no mesmo voo. Aí peguei uma carona com o Amadeu, que ó, pegou o carro, alugou. A gente subiu lá do, de Guarulhos até São Bento. Durou mais ou menos umas duas horas e meia, três horas de, de viagem, né subindo de carro lá. Deu uma paradinha no grau lá pra deixar o. do lá, uma salada de fruta, 15 reais. Ai, Aonde? Grau. Aquela rede de. De, de postos, de São Paulo, sacou? É como se fosse a. a... a eu, Diz tá. isso. mas. Enfim, Quem de São Paulo é que o tá, é que barato. eu tô falando? Você vai lá, não é nada barato lá, não. Nada barato. Beleza, mas de boa, o que tinha, eu... o oh, meu Deus, eu queria comer lá, beleza. Passamos lá e tal, Uau, segue subindo, aí começa a serra, né? Que aí tem umas imagens bem legais, que devem ter ficado horrorosas, porque fui eu que filmei. <risos> subindo lá a serra, já começa aquela altimetria, você vendo aquela beleza, a mata chegando, olhando as montanhas, começa a caçar. Aí chegamos lá em, em São Bento, ah, fomos para uma casa, essa casa, cara... A gente, eu caí de paraquedas na casa e o de carona com o Amadeu que caiu de paraquedas também. Porque como eu decidi de última hora, pô, já tava as pousadas todas cheias, tudo muito caro. Aí eu falei, pô, Amadeu, se tu tá na casa aí, se tu dá pra me colocar, coloca aqui a nós, embora. Aí o Amadeu arrumou a casa e falou, ó, oh, moleque, beleza, são, então, tem sete pessoas, mas só tem um banheiro, <risos> <risos> Tem problema pra você? Falei, não, velho, tá tudo suave, vamos embora A gente organiza esse banheiro aí Só no dia da prova que fica mais pegado né? Pra gente sair Acabar pra... indo pro mato pra resolver é... o problema Porra, mar... E a gente ficou no lugar Cara, a casa Que era bem ali, depois a gente estudando o percurso Ficava bem no 33 o quilômetro ali 33o e 34o quilômetro da prova que passava na estradinha ali na frente. A gente tava no pé do, do, da pedra do bolo, então a gente ficava parado lá, mesmo, e olhando a pedra, olhava para cima assim, meu cacete, eu vou subir essa porra meu. lá em cima, né, cara? E depois descer. Era bem legal. Aí ficamos lá e na quinta-feira, mesmo, que a gente chegou, já fomos para retirada de kit, pegamos já as coisas, sempre os maiores problemas, vimos lá a estrutura. Vimos lá, a Mizuno estava lançando os três tênis dela de, de trail Sim. que vão começar a lançar aqui no Brasil. Botei uns no pé. É, tentei cantar alguém lá para me dar um tênis, mas eles não quiseram me dar o tênis. <risos> Falei, pô, eu corro, eu corro com ele. Olha aí, na Mizuno, olha eu... que o André querendo um têniszinho pra prova. Eu corro com ele na prova, vai, vai. Não, porque era da loja, né? A loja que tava lá vendendo ah, os tênis, não eles não podiam liberar, fazer um time, nada. Condição um de liberar não tinha muito o que fazer, né? Mas eu gostei até do treino, tênis mais é, estruturado deles. E você correu com qual essa prova? Eu corri com o Salcone Peregrine 11, que meu amigo vai ser aposentado. <risos> <risos> eu não vou contar o que aconteceu com ele. eu já tô procurando outro tênis, eu, tô, eu tava em vistas de, de outro tênis. Inclusive lá na, na, na Corre Show já, da Olímpicos, que o lançamento deles do Corre Trail eu também. Até pensei em correr com, com ele, essa prova. Só que quando eles me mandaram o tênis, quando eu recebi, ficou um, um número maior. Eu nem trotei com eles, então... Nem trotei com ele, né? Aí treinar. não deu tempo deles me mandarem outro tênis com um número menor, porque é um tênis que só tinha sido produzido pra galera que foi lá. Não tá Corre do Trail pra e o, ainda o ainda grafeno. Né? Ainda não tem produzindo pra levar para as lojas. Aí uma pena que não deu pra fazer com ele. Aí eu fui com o, meu, o Peregrino Aí a gente viu lá a feira tudo mais, o restaurantezinho, pá, voltamos pra casa, relaxa, começa a organizar as paradas. Aí no outro dia acorda, porque a noite de quinta para sexta era mais importante do que a noite de sexta para domingo. De sexta para sábado, para descansar o corpo. Normalmente você não dorme muito em véspera de, de prova, prova, tem né? que acordar 4 horas da manhã, então é muito importante você dormir até descansar e descansar mais ainda. Dá uma puxada na véspera também durante o dia, se der certo, né? Sim. Aí descansamos. A Madeira descansou muito mais. Aí, umas 9 horas da manhã, ali, como que era trecho de prova, eu falei, pô, deixa eu pegar um pouquinho aqui do que vai acontecer na prova. Aí calcei o tênis, fui fazer um treininho, né de subida ali, já senti a pressão do negócio. Só para soltar mesmo, fazer um 20 para lá, 20 para cá. É, 20 minutinhos vindo para um lado 20 minutos para outro. Aí voltei já para dar essa acordada no corpo. Aí descansa. é Assim. Aí na quinta-feira também a gente fez compras, né? Eu fiz minha, minha reserva de carboidrato, comprei um monte de miojo. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Tá. E o que, que você falou de alimentação? Vamos fazer só um parênteses rapidinho aqui. É. O que você preparou pra levar pra essa prova de, só de gel, quase 10 cara. horas? Gel, gel é. o tempo todo? Gel. Diluído gel. na água ou... Não, gel no bolso. Na mesmo. Não. não tinha como diluir na água, cara, porque não ia carregar mais peso. É verdade, não dá. Aí era gel, 3 reais por hora, sendo que dois eram com menos, com menos cafeína, um com mais cafeína, esses dois com mais sódio. Esse outro com menos sódio, três sabores diferentes também para não, não. Você usou problema. qual? O seu clássico da Vitafor? No Vitafor é o de cafeína, que era o chocolate belga. <risos> é gostoso. <risos> o e tal. É. Só que, cara, não tem como viver de gel Sabuza, assim, né? cara. É. Eu lembro que no meu era uso o bolso, brother. Porra, a ah, merda você tá gel... falando durante a prova. Não, ah. imagina, são 15. 15. É, não tá caro o gel tem do... gel de 15 reais. um gel de 15 reais. Uma hora de prova minha ia custar 45 velho. Imagina, Duas... nove horas de prova. Porra, fica caro demais, velho. 2 horas não. de prova com o Josh já paga uma inscrição de prova de rua. Pois é, brother. <risos> vamos correr em jejum, <risos> Nove horas em é. jejum. É, treinar, treinar, <risos> trindy guts, meu irmão. Vamos treinar o Stone para botar o gelzinho mais barato. E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás do gel mais barato. Encontrei um da, da Body Action, meu irmão. Comprei a caixa dele, foi R$200,00, reais, velho. É o Breck é Carbap? Hã? É o Carbap, o Borek, Não, ou outro? eu esqueci qual que é o nome dele. Ah, o, o Carbap é integral médico. Integral né? Eu tô usando ele. Geralmente. Cara, aí foi R$2,00 o sachê. Eu falei, pronto, tô tranquilo, vou comer sem dó, dor, sem dor, né, velho? <risos> aí você aproveita e até gostosinho. Aí esse era o que eu tinha mais, o outro tinha mais cafeína, porque ele tem muito pouca cafeína. Tem 10mg, o outro tem 100, 75mg. Então já traz um efeito do errogênico da cafeína. Esse aqui não é nada, só para falar que tem cafeína, né? Esse é mais baratinho. Não é beleza, aí eu calculei isso, né? Que seriam três por hora. E fora Coca-Cola, em cada posto de, de hidratação que tinha, de hidratação que tinha Coca-Cola tomava um copinho de coca Tinha comida lá. também nos postos ou não? Cara, em um outro tinha, acho que era laranja, alguma coisa do tipo, paçoca. Eu não cheguei a pegar a comida, eu gosto desse, nada. Eu gostei só pra sobrevivência mesmo. Não, mas não, isso aí já me, me, me supria. A gente uhum. já tem necessidade de mastigar. Beleza, ué, treina a sua necessidade, ué, senão você perde tempo, você perde uhum. energia. Então é realmente é interessante treinar o, o estômago nessa situação para você e saber o que, que equilibra, né? A questão do sódio, a questão da água, a quantidade disso que isso tudo facilita no processo digestivo. Aí foi, cara. Aí comprei lá essas comidinhas e tal, para um monte de pão de batata. <risos> Não, foi uma merda a alimentação, mas tudo certo. Aí, cara, aí, bom, sexta-feira treinei, fiz o treininho lá, vamos almoçar, onde que almoça? Almoçamos lá no, de novo no, no centro, aí teve o problema da, na quinta-feira que eu tava pensando os itens obrigatórios, eu não levei o, o, não tinha, não tenho o casaco, o casaco... A manta térmica. Manta, não, a manta eu tenho. O casaco impermeável. O impermeável, o chamado anorak. Uhum. Aí eu, cara, fudeu se os caras vão me cobrar isso. Eu, eles vão me tirar da prova se eu não, não tiver? Qual que é a treta? Aí eu mesmo já comecei a caçar ali a Norai, que onde é que tinha perto. Tinha uma decátula a 90 quilômetros lá. Eu falei, nem fudeu, porque, <risos> Aí na, na, na, no negócio da prova tinha... Fiquei vendendo? vendendo, sacou? Só que, porra, tava mil reais o mais barato lá. eu falei, cara, não vou gastar mil reais assim, ó. Eu sei que eu vou precisar para as outras provas, principalmente sem km Mas você vai achar mais barato em lugar. Mas vou achar mais barato do que no dia da prova, né, cara? Aí já tinha investigado tudo isso, aí depois eu li de novo o manual do atleta lá. Aí tava lá, não, o atleta que for pego, porque você pode ser verificado em qualquer momento da prova. Então tá largada no meio, no final, opa, deixa eu ver suas coisas aí, vamos ver como é que tá, se tá com todos os itens obrigatórios. Existe fiscalização, né, no caso. Existe a fiscalização. Aí o cara não, o cara tava lá, é, perda, perda de 30 minutos no tempo final. Eu falei, ah, tá tudo certo, foda-se, mexe 30 minutos nas minhas costas e aí é já. treinar mesmo? Já, já começa com menos 30 pra mim que tá tudo certo. <risos> eu tava conversando com a Maria, porra, o cara vai me tirar da trilha? Vai me expulsar? Porque eu vou fazer esse negócio, velho. Não vou gastar agora o dinheiro, né? Eu, inclusive, já encomendei meu Anorak pro o próximo, pra, pra, pra, pra... tutã, se pra vai ser necessário. Aí tá, vi tudo isso. Aí aproveitei e fui lá na, na feira, né? E até experimentei o que eu comprei. <risos> eu vou provar aqui e pedir para internet depois, né? <risos> tipo isso, tipo isso. Aí rolou isso eu tava voltando para casa e vamos descansar. Aí eu já naquela negócio Zen, né? Pra, pô, vamos para prova e tal. Deitar umas 8 horas da noite. Só que, cara, uma casa com mais 7 pessoas, com mais 6 pessoas, com gente chegando 10 horas da noite. Irmão, Sempre você... vai ter um movimentozinho, né? E o barulho, mesmo é O movimento que o nome, eu digo o barulho. Mas, eu, né? mas pelo menos eu fiquei deitado. E o Renan, cara, que ia de São Paulo pra lá. Ele acabou ficando preso no trânsito. No ia sábado, hein? Na, na sexta, sexta, quer dizer, na sexta. Que ele saiu sexta-feira lá por volta de meio-dia, uma hora da tarde. Só que ele ficou preso no trânsito, não ia conseguir chegar a tempo de pegar o kit dele, velho. Aí ele mandou mensagem: eu, eu caraca, moleque. Um né? Aí é, aí o Amadeu tava na cidade fazendo as compras mais lá. Ele já correu pra pegar o kit do moleque, senão não ia dar tempo. Ele foi chegar lá em casa, às 10 horas da noite, pra pegar o kit. Senão ele ia ficar fora da prova dos Nossa. 21 que ele correu, velho. Aí... Correu não, né? Ele me contou se que foi divertiu, 15 né 15% de corrida, talvez. Na Bravos Race que ele fez, né, velho? Dele ainda foi pior, porque o... O trecho o, era mais... O trecho era pior mais e, lama. e feio, sacou? O de 12 e o de 21, você não corre dentro da mata. Você só corre no pasto. Porra, tá certo, é um pasto com altura boa, uau, você tem uma vista... Dentre as condições que tinham lá, eram as piores, tanto de visual como de, de percurso. De piso, é, e não tudo. tinha os desafios técnicos, sacou? Que dentro da mata tinha. Foi uma Bravos, não uma... é? uma Bravos reis. Uma foi... prova Pô, militar. Falou. Parada xarope. Aí, o, o... É, beleza, pegamos, vamos, pra... vamos lá, descansa, acorda, 4 horas da manhã, vai três vezes no banheiro, tudo certo, vamos largar. Os, os, todo mundo da casa conseguiu um no banheiro. Conseguiu. Tá? Tinha um carro diferente. Aí, opa, vai, os eles, relógios assim, se alinharam. Se alinha e <risos> tal. Não, não, é tipo banheiro, banheiro químico de prova. Né? Pera, faz a, filinha, faz a né? fila, meu irmão. Pronto, vai, qualquer coisa entra na fila de novo. A gente não sabe se o banheiro aguentou, né? No final das contas, depois não, do último. Mas deu, a galera foi bem higiênica. Cara. cara, aí vamos pra largada. Aí na largada tinha muita gente. Pô, oh, vou aquecer 30 minutos antes. Meu irmão, correr 50 quilômetros. Se eu fizer bem esse negócio, vai ser como 7 horas de prova. Eu vou Marquecer aquecer no começo, né? Eu vou aquecer pra aqui agora. Vai na prova, né? Deixa eu só dar uma mobilizada no meu corpo aqui, uma esticada. Acordar esticar, ele, acordar né? Acordar ele. Mas, os cara, deixa eu economizar energia, velho. Depois eu acelero nesse negócio. Aí foi, cara. Aí como a gente tava numa estrutura bem de boa, sempre eu com o tempo, deixa o pessoal lá na frente, a gente vai mais pra trás e tal. E largou os primeiros três, quatro quilômetros ali eram de asfalto. Sobe e desce. Saindo É asfalto, né? Aquela chão, chãozinho de. Paralelepípedo? É meio que um paralelepípedo, é o, o interta, intertravado, né? Uhum. Aí vai, subiu, aí depois já quebra pro o chão, chão duro, aí depois começa a subir o pasto. Mas aí subindo o pasto, aí já tava aquela lama, porque choveu a noite inteira. Aí você tem que ir escolhendo os cantos para ir. E eu ainda sem muita Noção, destreza né? com. com os, os polio, com os bastões, já com o bastão na mão, tá, vamos subindo, vai de dois, vai um com um, eu vou experimentando o que, que encaixa melhor para mim, e encontrar um piso, encontrar outro piso, faz assim, faz assado, concentrado Ele no chão, só pensando naquilo, daqui a pouco tem um doidão fazendo imagem com o celular, fazendo a blogueiragem dele lá, tal, falando com os alunos. Aí o cara meu irmão, tô com a minha câmera aqui no bolso, mas eu não vou fazer nem por dentro, vou sair rolando até lá embaixo. Cair na lama, na bosta, é, Aí o cara, porra, não, já acostuma já tá? e tal, aí já vai no equilíbrio da mão aqui, aí vai fazendo, pô, beleza, aí eu já olhei pra esse cara e falei, meu irmão, onde é esse cara pisar, eu vou pisar, velho. Aí ele foi indo na frente, o caminho que ele ia cruzando eu ia atrás dele porque, de certa forma, era muito mais fácil deixar ele escolher aquele piso, que para ele já tinha uma certa destreza, do que eu ficar ali no meio, ah, eu vou para cá, eu vou para lá, né? pensando. Não, meu, pisou aqui, vai, velho, eu vou te seguir, velho. E foi uma boa estratégia que eu fiz, que consegui ir seguindo ele, não sei se ele tava nos 50, que depois eu perdi a, a, a ele de vista, né? Não sei se ele foi pro 35%. Aí chegou lá em cima, por muita subida. E quando estava subindo, tava a galera dos 80 descendo. Acho que era o, o, o Fantasma e o... É da frente. E tá o Hernani, falando. a galera dos 80 km que largou às 10 horas que da noite. tava na frente. estava tava na frente. Irmão, os caras descendo tranquilo. Alucinando. De boa. Que é isso. É outro mundo. Aí, meu irmão. Pá. Chegou lá em cima e, porra, todo trecho que dava para correr, Corre. Descansou na subida? Porque é outra mecânica, outro desgaste muscular, então vamos. Mas eu sabia que eu tinha que chegar bem. Meu planejamento era os 33. Chegar lá nos 33 e ali começava a prova. Ali eu tinha que chegar inteiro ali, porque ali depois é que eu ia realmente fazer a força. De pra, subida subida. Pra... Era a última subida depois. Eu só tinha mais uma subida que chegava no ponto mais alto até da. Na Era um pouco antes. Mas tinha outro ponto alto. Mas eu... era o ponto que mais acumulava, né? Sim. Aí chegou no... Acabou? Tá Não, beleza Aí chegou no... Aí beleza, vamos lá Aí chegou a gente manda esse dono Aí já era no, no, no, no piso, né? Ali no quilômetro 9, mais ou menos Subia pra caralho ali subia 900 metros Nesses primeiros... Nesses 5 quilômetros, 4 quilômetros, só pô Subia, subia, subia Aí depois, vum! Descia nesse piso de chão aí entrava lá no, no nesse piso de chão pô, desci forte desci rápido e o meu tênis ele já tava com um problema do tem a, a palmilha e embaixo da palmilha dele tem um negocinho mais maciozinho que ele já tinha descolado do solado que era para deixar ele menos duro que ele é um tênis duro Aí o bichinho começou a dançar, ele sobe pelo meu tornozelo, entende? Ele Palmeira fica. A palmilha vai pro lado escorregou, assim, ele escorregou trás. pro lado. Não a palmilha, a palmilha tava no lugar, mas ele. E esse negócio que subiu A do, pro... do lado esquerdo ficou embolado lá, a do direito subiu. Aí eu falei, não, deixa eu arrancar esse negócio e você é sem... Aí eu arranquei o pé direito, só que o meu cadastro tinha amarrado muito forte. E com a terra, com a água, meu irmão, eu não tava conseguindo desfazer o nó. Eu falei, ah, deixa quieto, vambora, depois eu resolvo essa porra aqui, que eu não vou ficar perdendo tempo com isso não. Foi, corridinha, plá, plá, plá, eu entra, plá, tranquilão. Aí, porra, a mata bonita pra caceta ali, na altura. Aí vai subindo, a partir do passeio do 11, aí começa a subir, que aí você começa a subida, que aí você vai até o final lá na, na trilha da Ana Chata, e depois você desce tudo de novo. Isso aí, ia dar. tava no quilômetro 11, subi uns 10 quilômetros né? De subida, praticamente. Parte mais acumulada durante a prova? Parte mais acumulada. De aí subida. subia uns mil e pouco. É em 10 km né isso aí, que tinha parte do Deus me livre também que pegava lá e tal. E nisso, eu começando a aprender e trabalhar melhor o, o, o bastão me ajudando. Me ajudou muito a tirar a carga das costas, sacou? A, a impulsionar o meu corpo, a dar um ritmo para minha caminhada na subida, sacou? Você vai ritmando melhor. Foi muito bom. Foi muito bom. Quando eu chego ali no mil livro, no, no pé, na, parte, na segunda parte do mil livro, que é o pasto, sacou, olhei assim pra cima, aí tinha muita gente, tinha umas 10 pessoas, eu ia contando, é uma coisa que eu gosto de fazer distração, é quem tá na minha frente pra eu ir passando, indo, Ou então quem tá vindo de trás pra eu ir ritmando a minha prova, aparecer alguém, eu dou uma mirada nele para ver se dá para ir, se não dá, pra, dar pra alcançar, como é que tá o ritmo, como é que eu tô na prova. Então eu ia alcançando algumas pessoas que às vezes ficavam um tempo ao meu lado, depois eles tinham ficando para trás. E eu ia acompanhando aquele cara que passou por mim. Então eu via que eu tava num ritmo bom. Aí eu terminei ali a Deus Me Livre. Esses 1.400 metros. E tinha um ponto de, de hidratação lá em cima. Um PC. E esse PC... Porra, tinha um monte de gente lá. Que até o Rafael, que é brother meu que de infância. Tá treinando um bom tempo no trail. Pô, o moleque tava bem. Eu falei, porra, se eu tô chegando aqui o Rafael tá aqui, cara. Eu tô bem na prova. Tá tudo certo. Eu tô inteiro. E tá tá legal o negócio vamos começar a descer e eu passei no PC só para tomar um gole de coca encher minhas garrafinhas de água porque já tinha acabado minha água no meio do caminho eu corri só com 500 ml né, com do, duas garrafinhas de 500 ml no, no bolso, coletinho né no coletinho só ou seja era um litro de, de água que eu levava ao longo de cada PC né ele ia enchendo de acordo com a necessidade para sempre estar tá com dois litros de PC com, com um litro no, nos bolsos Aí desci, cara, fui saindo eu, porra, meu irmão, estamos bem, agora é descida, eu desço bem, praticamente vamos, vai dar tudo certo. E na subida, o meu pé já tinha virado numa pedra, só que ele virou e voltou, sacou? Eu falei, porra, tô bem, Não porque nada. há 20 dias atrás, nessa da prova, eu torci meu pé numa trilhazinha na Copaíba, no qual o meu relógio tava pitando a notificação, a mensagem que inclusive era o Amadeu que tava me mandando mensagem das informações da casa, sacou? <risos> Aí, meu irmão, parou de me mandou sete mensagens de uma vez, sabe? Aí fica, fiquei... caralho, meu, porra é essa? Aí na hora que eu fui olhar pro relógio, eu li assim, amadeu, essa cor. Aí foi bem na hora que Uf, eu tirei o pé do olho da trilha. Aí você aprendeu, você desligou agora essa notificação depois Porra, isso. velho, não, eu parei de olhar. A notificação <risos> tá rolando, mas eu só não olho mais. Aí, virou o pé, velho, virou sinistro. O pé, tinha muito tempo, esse meu pé é um pé ruim contra o futebol, mas... No triatlo na corrida, não atrapalhava nada, porque não tinha mudança de direção. Quando eu jogava bola ainda, antigamente, eu fazia uma botinha de, de, de esparadrapo para dar uma firmeza, que é algo que eu deveria ter feito para essa prova, só que eu acabei levando nem me liguei. Tinha que ter feito essa bota de esparadrapo para dar uma firmeza, porque meu pé ainda não estava 100% estável, isso eu já sabia nos treinos que eu estava fazendo, que ele ainda estava meio mole respondendo de forma letárgica. Uhum. E aí foi, cara. Aí... E... Pum, no quilômetro 25, meu pé virou, de estalou, ah, eu é filha da puta, velho. Eu falei, é, já era a corrida, agora é, é hiking, né? Vamos caminhar até o final, tem uma, meio, da, meio da prova aqui. Mas a dor era pra correr ou pisar já apoiar, tava, apoiar, só de apoiar o, o pé no chão tava doendo. Caminhada ganhando. já tava ruim. Tava ruim, aí eu já caí, já abri o zíper, já peguei o advio que tava ali do lado, que eu até tava trocando ideia com a galera no PC ali de cima. O povo reclamando de dor no joelho, eu falei, cara bota um tomar tá um de viu ou então um, um, um Parecer tá mal da vida, né pra você aliviar essa dor e seguir, não, mas os problemas, cara, só se você tomar muito, né, o problema é que a galera toma uma a cada 10 quilômetros uma a cada 5 quilômetros e isso vai sobrecarregar o seu rim e pode fazer uma parada e pode levar à morte sim, ainda mais se você não hidratar bem, então tem que ter uma consciência sobre isso isso vai te auxiliar, ter um melhor desempenho, eu tinha falado isso com os caras, Lá embaixo, uhum. <risos> Aí o filha da puta, lá embaixo nada, né, que ainda faltava 7km para descer 7km de descida Eu falei, não, beleza, vamos indo Quanto tempo que falta? Aí eu calculo, não, eu tinha, até 11, eu tinha 11 horas de prova para fazer, para conseguir ser finish E tinha, eram 4 horas de prova ali, nesses 24 um pouco menos eu, Pô, não, tem tempo Sete horas Pra eu, pra eu terminar isso aqui Metade da prova ainda. Metade da prova Daí eu vou fazer Dá quanto Velocidade e tal barará, fui fazer, Não dá Aí eu fui descendo Só que eu tava descendo Tão devagar, cara Eu ia apoiando Porque era justamente Na descida Que meu pé mais doía Que era aquele negócio De, de apoiar pra, pra frear No planinho eu Ainda conseguia dar um trotezinho no... Batia rápido, né? É, vai apoiando ali E tal Dava pra ir Mas quando tinha que descer Que tinha que frear E controlar o movimento Aí ali fudia Ali o tornozelo não aguentava. Então o tava... bastão ajudou nessa hora. Ajudou para ir freando, né? Ia metendo o bastão no chão virou, também. Virou freando, seu pé, né? né? Virou <risos> a perninha para tirar a carga. Aí ia indo. Uma pra... muleta no final das contas, né? Só que pra em alguns gente... momentos o bastão também era ruim porque a, a trilha era muito estreita. Não dá nem para encaixar. No e eu perdi no movimento, o movimento do braço de equilíbrio, uhum. sacou? Então o bastão você tem que ter o escolha de hora de guardar ele, hora de ir. Você tem que ter uma base lateral para apoiando, né? Ali tiver... mesmo para descer era uma hora de não ter bastão. Era para guardar o bastão para você ter o equilíbrio da mão. Qualquer coisa você apoia, você segura, porque às vezes você está segurando tá o segurando bastão. Por mais que estava só na fitinha, você perde um pouco do apoio uhum. da mão para você poder utilizar. Aí fui descendo aquele negócio, lá, blá, blá, mata tá fechada, bem, bem difícil, mas muito devagar. Tava 21 de pace, 23 km por hora, 2 km, alguma coisa por hora. Eu falei: não vai dar, não vai dar tempo de eu chegar. Se eu manter essa velocidade daqui para lá, não vai dar tempo de chegar. Aí você começa a se pergun pergun perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que que eu vou fazer isso? Eu tenho daqui a mais prova. Caralho, esse meu tornozelo falhou. Será que ele vai falhar de novo? Será que o run não é para mim? Essa coisa? Será que eu tenho que ficar fazendo essa porra? Como é que vai fazer? Vai ficar mudando de direção essa porra? Começou, começou o jogo mental. É. Aí você fala: não, não vamos, velho. não existe isso. Eu desisti no, no Ironman. Do, de Fortaleza, mas esse aqui eu não vou desistir velho. falei pra mim mesmo, me repente até eu desistir daquela porra, falei não vou desistir desse negócio, não, não vai dar vou, vou continuar, mas porra pra que, que eu vou continuar, tem 100km daqui a pouco porra, vou, vou desistir desses 100km, porque meu tornozelo não vai recuperar já vou pensar pra o TMB de, de setembro você parou mim, de opa, pensar cara. naquela prova que você tava, começou a pensar no pós não, pois, mas né? eu continuei andando não, porque, eu digo assim, nesse momento você é, tava brigando mais com o, no condino, o longo prazo depois daquela prova do que com ela né? é nas consequências do que ia acontecer, Se né? Você Se eu continuasse ali, porra, mas eu falo falei, mano, essa prova tem alguma coisa para me ensinar, alguma coisa para ver, tem que continuar mais. Mas eu, às vezes o ensinamento pode ter, ter sido isso, não precisa ser tudo. Então é muito questionamento sobre execução que atrapalha o todo. Só que eu ainda estava em movimento. Eu falo, não, continuar. E passava um monte de gente, cara. E mais engraçado é eu, Você Não parou em nenhum momento. Não, sentou para refletir não. não. Refletiu andando. Chorei, exato. <risos> véio, não. Eu, o, o cara, vamos, vamos tirar a foto, Andrei. Eu passava na né, galera. Ah, Andrei, e aí, Andrei? Beleza? Tá, e aí, cara, beleza? Tudo certo, já tá melhor, né? Tá... Oh, posso tirar uma foto com você? Pode, cara. Mas beleza, vamos tirar foto andando. Vai parar, não. <risos> Tirei, que eu não tô tirando foto nenhuma mesmo. Aí a galera passava e tirava foto no meio, <risos> viu? Tudo quebrado lá, mas vamos. Bora. Aí vamos descendo, Vlau, vlau, blá, aí chegando lá embaixo, um pouco antes. Ah, sim, eu descendo, porra já tinha uma hora que eu tava caminhando praticamente eu, caralho meu, cadê o Amadeu, com o Amadeu tinha ficado pra trás meu, aconteceu alguma coisa com o Amadeu já, era pra ele ter me ter passado, passado já né? eu, cadê esse moleque, eu, não sei o que, daqui a pouco vem o Amadeu eu, porra Amadeu, eu tava preocupado contigo, o que aconteceu lá pra trás ele, não, esquentou demais, eu esfriei, tive que ir um pouco mais devagar, mas tá tudo certo Aí eu... Ó, oh, o moleque já passou ali, velho... Não é pra tu chegar depois dele, não, velho... Não para aqui, não... Acelera, moleque... Vamos, já vamos... Já começou a brincar com a prova dos outros, já... É, lógico... Bora, moleque... <risos> vai pegar o cara lá, velho... Aí não, rei foi... Aí Amadeu foi... Aí tinha um outro amigo meu... Que tava nessa prova... Porque ele não tinha treinado nada... Ele tinha feito 25km... Antes da, da... semana antes da prova... Sacou, o moleque... Que tava o treinando, eu até fui com ele... Nessa trilha... Ajudei ele... O moleque tava nem conseguindo concluir os 25... Eu falei... Não, vamos... Aí eu pensando na prova, cara, esse moleque tá fudido, ele não tem bastão, e aqui é tem que usar muito bastão, e o moleque não treinou, a prova é difícil da porra. Aí eu tô quase descendo, morro, depois eu tô segunda de eu ter tomado o segundo viu, que eu tomei, que eu não tinha zerado ainda a dor, o máximo que eu ia tomar era dois. Aí o moleque passou e, porra, e aí André Santos, o que houve? O que você tá fazendo aqui, cara? Aconteceu. Porra, moleque, tô caminhando aqui, já tem quatro quilômetros, torci o pé. Ele, porra não, moleque, que é isso? Porra não, moleque, desiste, velho. Eu, ele, na hora que ele falou, desiste, é o que, velho? Não, sai daqui, velho. Vai embora. Se eu tava pensando em desistir, agora eu não desisto mesmo. Bom que tem um efeito contrário, né? É. Tem muita gente que acaba absorvendo energia não, não, realmente, não, né? Acho que desistir, não, não desistir, desistir velho. Né? Eu não quero ser o cara que desiste, cara. Eu não sou te líder, velho. Eu sou o cara que faz a história. Eu não sou o cara que vai assistindo a história dos outros, velho. É o tipo de pessoa que eu quero ser. O que, que eu quero criar sobre mim. Eu não quero ser isso. Eu não quero ser o coitadinho. Eu não quero fazer... Então, a é ação. É o que, que eu posso fazer agora. É isso, Vamos, é, continue indo. Aí ele fala, eu falei: ah, não vai embora daqui. Como é que tu quer alguma coisa que tem te Não, aqui não sei o que, mano. não me dá mais dois aí então. Agora que eu vou deixar de reserva é, é, aqui, cara, final, né? que eu já não tinha mais nada. É eu, não, vamos embora. Vai dar e vamos acelera, porque tu tem tempo também para fazer. Porque senão tu não vai conseguir tempo para ir para o TMB. Porque o TMB, as provas outra de 100 km, você tem que ter um comprobatório de outra. Outra ultra que você já tenha feito. A outra que ele tinha feito lá em Mission, ele tinha, feito, tinha desistido da prova. Então ele não tinha um comprovante. E para a prova que ele vai fazer também o 110, era a única prova que ele estava escrito, era essa da, do, da pedra do baú. Então ele precisava terminar essa prova. E eu estava vendo que ele nem ia conseguir terminar no tempo, na hora que ele passou ali comigo. Eu falei, moleque, vai nessa rala. Peguei os remedinhos, aí consegui descer para o asfalto. Aí na hora que eu desci para o asfalto, moleque, aí eu comecei a tratar. Aí o pé tava de puxa. A pessoa, ali a média não, fez efeito não tava respondendo. Não, não tava travando sua cor, nem nada. Na reta ou na subida dava para render. Aí, meu irmão, eu comecei a sentar, eu já tava na força do ódio de recuperar os, os o tempo perdido. E se as chega aqui no momento da prova, quantos quilômetros? No 30 e 32, aí na frente de casa. Ah, aqui, é. quanto tempo Nós asfalto? Um quilômetro. Um quilômetro, quilômetro, quilômetro um, um pouquinho distância. e já, já viro ali. Só pra dar aquela energia de volta Só né? pra eu recuperar <risos> o tempo perdido nos meus 21 de pace. lá, pra pelo cair pra 10 de pace. <risos> e dá aquela revigorada também dá na mente ali, né? E eu tinha deixado uma garrafa com, com aminoácidos, as coisas, lá. Na, na beira da rua, na frente, sacou? Deixei, ah, vou carregar isso, vou passar por aqui é, mesmo. Mano. Aí na hora que eu cheguei no ponto, ela tava na, ela tava na garrafa de Power Powerade. E tava meio que misturado, tava laranja o negócio, né? Aí alguém passou e pegou. Aí eu falei, caralho, pegaram meu negócio, velho. Deixou de é, presente né? lá. Aí depois eu olhei pra frente, tava a garrafa, o bico aberto, mas largado, assim. Alguém deve ter pego o bico aberto. A deu uma bicada, viu que o gosto era horroroso, que negócio era aquele. Aí deixou eu peguei lá no chão, tomei. E aí fui seguindo. Aí já começavam a subir... Duas no... lições aí, ó. É uma boa estratégia você, se for possível na prova longa, ficar num lugar que tá no meio do percurso, você colocar alguma coisa lá, mas a segunda dica é esconde. Esconde bem escondidinho. <risos> Ou então você bota pelo menos um, um negócio pra mostrar que é uma garrafa diferente. Faz né? uma macumba lá em volta pro cara eu, não querer falei, mexer isso, com eu vou um tatinho lá na próxima vez, umas velhinhas. <risos> Quero ver alguém mexer. <risos> Aí, meu irmão, peguei e subi, aí, meu irmão, subindo forte, aí a galera toda que me viu lá andando, rastejando, eu passei todo mundo, só eu falei, caralho, meu você tá aqui, meu. a Fênix é subiu é, assim, é, meu irmão, vamos, brother, vamos, onde dá pra correr a gente corre, aí fui correndo, blá, blá, blá, blá, aí fui subindo, né, recuperando todo o tempo, aí eu já tinha um tempo de corte, acho que era com 9 horas de prova, tinha que passar no 30 e alguma coisa, 35, 38, uma coisa dessa. Quero corte pra você pode continuar, você não pode continuar. E eu tinha 11 horas. Aí esse meu cálculo já tava mais tranquilo. Se eu fosse andando, já ia dar pra, uhum. pra fazer o resto. Meu irmão, aí eu peguei uma subidinha lá no final. Que tinha uma mulher com tamborete lá. Batendo, fazendo barulho no final. Eu só ouvi o barulho lá de cima. E é assim mesmo, cara. Olhando pra cima o barulho. Porque vinha assim. É tinha uma parede, bro. Parede. Que era Mato. Aí os caras foram lá e botaram um cavão, um pé aqui, outro pé pra cima, outro pé aqui e vai subir. Escaladinha no final da contas. Quase uma escalada ali, só que com a terra molhada, né, encharcado, negócio Condições escorregando. Minha velho, eu... e uma piramba, ali é um lugar perigoso, que a pessoa podia realmente morrer ali, cara. se escorrega, cai. vem pra trás e cai, e vai rolando, rolando até lá embaixo, bro, que ali já era um local muito alto. Aí subi, pá, beleza, cheguei lá em cima e vi no trotezinho, pá... Aí, porra, já mais tranquilo, faltava só 10 km ali na, na, pra terminar a prova. Outra piramba sinistra, assim, um lugar onde que eu ia botar mais velocidade, mas eu tinha que descer com um velhinho. Eu tava descendo mais devagar do que eu tava subindo, né? Então, indo reto. Aí vai, aí entra no pasto de novo. Aí, meu na olha que chega, chega no pasto de novo, daqui pariu Puta que pariu, hein? E Aí entrou, passou um riozinho, pra lá, até deu pra dar uma limpadinha no pé. Ah, sim, e o meu pé. Meu pé direito, por conta de ter tirado a palmilha, ficou um espaço muito maior no meu pé. Começou a roçar lá. Ficou roçando de uma maneira diferente. Eu já tava sentindo ali... Um, aqui vai ter uma bolha gigante daquelas animadoras. Federais. Né? Federais. Aí, meu irmão, essa bolha foi indo até o momento que ela parou de doer. Quando a bolha para de doer é porque ela já arrebentou, né? <risos> Mas beleza, parou de doer. Aí depois a gente revê, depois a gente faz as paradas. Aí eu desci... Aí tá... Pirambeira, sobe e desce, aí no pasto, meu irmão, não dava pra andar no pasto, porque já tinha passado a prova inteira, as vacas tudo, todo mundo, o pasto já tava uma merda, aí você tinha que escolher, não tinha nem como descer com bunda, de esquiana de bunda, às vezes, porque tinha uns troncos no meio tronco, também, pedra e pedra, tal, aí tinha que ir numa, um, um suave, aí um outro maluco passou, porra, meu irmão, pra que essas coisas, né, galera, Eu tava puto, porque você tá lá pra correr e não consegue correr, bro. é chato, velho. fica um negócio chato, velho um pezinho assim, ah, não, meu irmão, vamos, velho, mas não dá. Aí fica o pezinho aqui, pezinho ali, bloco, bloco. Aí o cara, meu irmão, não dá pra ser pior que isso aqui não. Falei, meu brother, fica de boa aí, velho, porque sempre tem como ficar pior, velho. Não reclama não, velho. Vamos levando. Aí fui indo, indo, indo, indo e eu, né? Nessa merda de sobe e desce no, no pasto cheio de merda, indo devagar e tal. Em uns momentos eu pegava o bastão e jogava lá pra frente porque eu precisava do apoio da mão. Porque era muito escorregadio Meu tênis já não segurava porra nenhuma Que era só bosta no, no, no solado Grudado, então era bosta com bosta E era uma bosta né? <risos> aí, ia, aí ia escorregando Ia de lado, pá, segurando nas paradas Aí na hora que chegou No chão, meu irmão, que alegria bro, Que aí tava pra trotar de novo aí tinha até um poço de água ali Uns 3km antes do, da chegada Eu falei, não, não quero água não, eu quero chegar bro. Quero chegar Aí engatei o passo, blá, blá, blá, blá. Aí tava na chegadinha, que era na, na estrada do boi ali, acho que é isso. Cara. Vamos no lugar? Trilha do boi. É. Aí já tava subindo, cheguei na, na, na pousada. Esqueci o nome da pousada, que era onde tava a prova. E era no ponto do L ponto, né? Que, que era a chegada. Ou seja, tinha que subir um monte ainda. Aí eu tava virando assim, o cara, não, fica tranquilo, alguém. Tem ninguém perto de você, não, velho. Tá tudo certo, não precisa mais de pressa, não. Eu tava fazendo força pra chegar. Eu falei, não, meu irmão. O relógio tá lá me esperando, velho. Tem que fazer força até o final, velho. Melhor que dá pra fazer agora aqui. É, meu irmão. Aí, onde eu consigo correr, eu não vou querer correr? Uhum. Aí, eu quero vir aqui pra correr, pô. <risos> aí, meu irmão, chegando lá, aí eu olhei lá pra cima, tinha mais um. Pô, vou passar esse. Aí tinha outro. Vou passar esse. Aí o outro que eu vi, esse é da minha categoria. <risos> isso, <eu risos> vou... Vou atrás. Eu vou chegar, velho. Não, vou atrás não. Vou atropelar, que Não, velho. vou atrás dele, pega ele. Não, é... Eu... Vou passar e vou passar passando para ele nem querer vir junto, sacou, velho? Então, já passei, já, um, um, mordendo, competindo com o mundo, e lá vai que esse idiota tá fazendo força, vai lá, véio, faz força. Véio. Beleza, vou fazer força, véio. vou fazer o força o máximo que eu puder, sempre que eu puder, porque a minha diversão, a minha alegria é fazer força, velho. Eu não sou blogueiro para ficar postando negócio, para pera peraí, olha o sol. Olha que legal, o sol como aquele... Meu irmão, eu sinto isso para mim. Eu não vou ficar filmando isso. Eu quero perceber, eu quero dar o máximo que eu posso fazer. Eu quero realizar o meu melhor. Desperdiçar essa oportunidade que eu tava lá de treinar, de me aprimorar, de fazer força. Porra, enquanto eu tava lá caminhando, eu poderia muito bem ter pego o telefone e ficar conversando com o telefone. Mas eu ia ter perdido o momento de a estar comigo ali, a conexão com o momento para eu estar tá ali e aprender. E realmente depois sentar e ficar três horas aqui com você. Falando sobre essa experiência, sacou? Né? Isso porque ainda tem muita coisa que eu não falei. Sim. E, e a gente vai levando. Então, deixar de fazer força, deixar de dar o meu melhor... Cara, esse, esse pra mim é o pior de tudo. E é essa... isso que mais fez falta na prova, você acha? De poder correr e fazer força de verdade? Mas é o que a prova apresenta. Não, as assim, mas forma. independente da prova, mas pra você... Não, pra mim foi o pior, foi ter torcido o pé. Foi mas ter, fora ter torcido um o pé, para ali... as condições da prova pra você que gosta da performance, de realmente se esforçar, dar o um melhor... Eu não Aconte... gosto de Bravos Reis, cara. Pois é, foi essa, esse tipo Bom, de condição não te agradou? Não me agrada, eu não gosto de Bravos Reis, não, não gosto. Tem gente que gosta de beat tennis, eu não gosto de beat tennis, eu... tudo bem. Tem uhum. gente que gosta disso, eu não gosto. Se eu soubesse que a prova é, esse... Porra, é desafiador, é tremendo, é difícil. Beleza, mas não é pra mim. Uhum. Como muitas vezes outras coisas não são que eu faço, não são pros outros. E tá tudo certo. Uhum. Mas pra mim não é. A condição que tava a prova... Tava um saco, sacou? Não houve a dificuldade fisiológica, física e mental Que eu tinha que me transpor para uhum. realizar Aquele finalzinho tinha uhum. Era corrida você aproveitou. Exato É aquilo que eu você gosto de fazer Você fez a prova de 5K no final ali, talvez Foi basicamente <risos> isso, não, mas o começo também Eu Correu tive, um eu tive né? que calcular muito O começo, esse hiking De ter que subir usando o bastão Isso eu aprendi bastante Até os 25, porra, a prova tava fantástica para mim Sacou? Foi bem legal foi bem legal. Só que a prova pra mim mudou. Depois que eu torci o pé, virou essa superação de ter que completar andando, que já tava uma merda, e depois essas porras do, do pasto. Cara. Mas mesmo não sendo não tendo essa condição do, de ter torcido, esse trecho pra frente, ele seria mais essa pegada que não te agradou tanto, de não conseguir botar esforço ali, correr e tudo mais? Ou se você não tivesse torcido, você acha que seria, não, seria... muito melhor? Não, seria diferente. Seria um pouquinho melhor. <risos> seria porque eu teria mais segurança onde eu vou botar o pé, saco, eu teria me jogado mais também. Sacou? Se aventurado mais. É, né? podia ter ido surfando no, na lama, sacou? Vai, tchurr, vai escorregando e cai de bunda e <risos> vai. Tinha que sacou? preservar o que você tinha de tornozelo. É, eu domingo. tinha que preservar o meu tornozelo, não podia me arriscar mais, porque tenho 100km daqui a um mês, sacou? Tá, e eu isso, pensando, essa, é essa experiência, digamos, não tão positiva de não ter conseguido se esforçar, até não só por conta da, da lesão ali, da, do que você teve na hora da torção. Te fez repensar de alguma forma as tuas provas ou não? Totalmente, velho. Totalmente. Pensou em desistir delas? Totalmente. O... Durante a prova mesmo ou depois? Durante a prova. Durante a prova. Depois eu tava pensando também, cara, se eu tive tanta dificuldade pra fazer 50 agora, imagina fazer o 100, né? Uhum. Na Tutã. Como é que vai ser? Mas é o desafio. Mas eu também já tinha uma coisa que eu já tinha ancorado comigo sobre a Tutã. E sobre essa. Que era uma questão de conversar com Deus. Então, essa real situação de. Comigo experimentando isso e vivendo isso, me colocando em situações diferentes para realmente aprender alguma coisa nova e para me reencontrar no, no esporte de hindú, né, uhum. aprender a lidar de uma maneira, porque as porradas que eu tomei eu tenho que me programar melhor para a prova, eu tenho que buscar estratégias mais interessantes, principalmente para o meu, meu tornozelo. Tinha uma parada que eu tava puto, eu ficava lembrando da porra do Kip Shogi, falando que no no human is limited, né? nenhum humano é limitado. Fala, nenhum humano é limitado é o caralho, velho. A gente é limitado sim, bro. A gente tem as limitações, só que a gente precisa aprender com a porra das nossas limitações, né? Achar que a gente é super-herói, que a gente pode tudo. É entender que você tem a porra de uma limitação, que você tem que cuidar dessa limitação pra você conseguir fazer outras coisas. Lidar com ela, né? Meu irmão, meu tornozelo é uma merda, cara. Você sabe aqui no, no, no Corrida Perfeita, meu eu tenho uma mobilidade reduzida na porra desse tornozelo. Vários exercícios eu não consigo fazer direito por conta desse tornozelo que, que tem essa mobilidade. Eu tenho os ligamentos arrebentados nele, porra, aí eu vou pra trilha, sacou? Onde que eu vou me foder? Se eu não tomar um cuidado maior com ele, só vai dar merda, eu não vou conseguir, daqui a pouco eu quebro na merda e Ainda teve um idiota lá que veio me contar a porra da história da irmã que ele levou pra trilha e quebrou a tíbia, velho Nossa porque virou, virou tornozelo, sacou? Não tinha experiência nenhuma com o negócio. Nenhuma experiência. Que são coisas que podem acontecer se você vira, se você tem uma... uma... Pode acontecer com qualquer um. Imagina com quem não tem experiência, né? Sim. negócio. Mas, por exemplo, meu tornozelo torcer, virar, eu já sinto o joelho. Porque força os dois, sacou? É porra, eu vou fuder meu joelho por conta da, da trilha. Aí fica esses questionamentos que eu tenho que fazer, o que eu não tenho... Mas o grande lance é o seguinte, foi eu que me propus a isso. E uhum. eu que falei, eu vou fazer isso. Então, tem que fazer isso funcionar. Uhum. Eu tenho que encontrar os caminhos para que isso dê certo. Eu vou ser o campeão mundial do trail running, do sky running? Dificilmente. Dificilmente. Eu vou falar que é impossível. Não, não é impossível. Mas eu é vou ter improvável. que fazer várias coisas para eu conseguir construir esse novo atleta para poder puxar isso, que outros já estão anos luz à minha frente, que talvez eu não alcance isso. Meu tornozelo é uma limitação? É uma limitação, eu vou ter que ter mais trabalho, da mesma forma como é uma limitação para quem trabalha 10 horas por dia e tem que treinar depois, como é uma limitação um pai e uma mãe de família que tem cinco filhos tem que cuidar de todo mundo, isso é uma limitação para o treinamento e para o desempenho? Sim, você tá limitado a certas coisas e você entender as suas limitações é primordial para você saber como que você constrói esse caminho para você que você ambiciona. Porra, eu vou fazer a Tutã em 15 horas. Vou ser campeão da Tutã correndo ela para 12. Eu vou conseguir fazer isso agora? Não, não vou, velho. Eu tenho minhas limitações que não me permitem isso. São as limitações de treino acumulado. São as limitações do meu tornozelo. São as limitações de vida, de ambiente no qual que eu tenho. não tenho condições de treinar para essa prova de maneira adequada. Se eu morasse lá no pé do morro, da montanha, quem sabe seria mais fácil para mim se eu estivesse lá a 5 mil metros. Quem sabe. Mas são as limitações que cada um tem. Então a gente conseguir... Entender as limitações, entender o que, que você tem e construir o caminho para isso, às vezes esse caminho que você deseja, ele tem que ser jogado mais para frente por conta dessas limitações que você tem. Sim, o que a gente falou muito naquela jornada que a gente fez sobre regularidade na corrida, né? você entender o seu contexto atual para que você consiga traçar ou readequar suas metas até dentro de um mesmo objetivo, né? que sejam condizentes com a limitação que você tem, principalmente na vida, né? Sim. Tem as do corpo e tem as da cara, vida também Que muita gente, muita gente negligencia, né? Pô, eu tenho aqui essa vida que eu não consigo treinar 40 minutos durante a semana e eu quero Fazer o mundo, né? É, é uma ilusão, a vida é uma ilusão Que a gente cria, cara, é a ilusão que você quer viver O que, que você vai fazer e tal Que você é legal Ah, Andrei, tudo isso que você faz é legal Ah, Andrei, tudo isso que você faz é uma merda Depende, né? <risos> Sou eu, velho, que acho isso Sou eu que tenho que ter a certeza sobre isso Se é uma merda ou se não é legal eu vou criar isso. Eu é que tenho que dar a minha razão para o meu sofrimento. Tinha algum motivo para eu ficar caminhando, irmão, sete horas lá? Qual é a razão do meu sofrimento para aquilo? Eu tenho que ter um propósito naquilo. E não sofrimento pelo sofrimento. Mas a ilusão de que esse sofrimento vai me levar para um lugar diferente. Vai me levar para me olhar de uma forma diferente. Esse que é o ponto. É uma questão comigo, não é alguém me dar um tapinha nas costas e falar, ó, oh, beleza, você foi bem, ó, oh, nossa, que monstrão, hein? que superação. Não, cara, não é isso, sou eu que estou criando alguma coisa que eu quero me enxergar melhor. É uma coisa de ego? Talvez, mas é uma construção minha. Eu estou me reconstruindo sobre isso como atleta, como pessoa, de encarar os meus objetivos e seguir firmes a ele, de acordo com como vier o problema, porque vai sempre haver problema, vai sempre ter uma trilha molhada, vai sempre ter uma trilha que escorrega, você pode torcer o pé. Isso nos caminhos da vida. Agora, você manter ali na sua trilha porque você quer, porque você quer, é porque você quer. E você está pego, bem seguro nisso que eu quero e eu vou, você realiza tudo. Agora, se você tem dúvidas sobre aquilo que você quer fazer, ah, eu não queria muito isso mesmo, aí você larga. Ah, eu não queria muito isso mesmo, eu largo. E você se acostuma a largar as coisas, velho. Você vai largar as coisas, você não vai fazer as coisas Ah, eu tenho que fazer até o final e tal Mas tem momentos que você também tem que entender Dependendo do seu objetivo maior Que você tem que largar essa merda E esse aqui era o meu ponto de dúvida De flexão no meio da prova Eu tenho um propósito maior ali E onde que isso aqui está contribuindo Para esse meu propósito maior, sacou? Conversei com Deus, olhei para o céu e falei Cara, me ilumina, eu tenho que ir, ou não tenho que ir É para fazer ou não é para fazer? Fiz isso, estou andando hoje Tô andando sem, sem, sem mancar no meu pé de, esquerdo, na perna esquerda. Eu tô mancando na perna direita da bolha. E mais que tudo dentro do que você colocou, André, a gente ter firmeza de decisão, né, acima de tudo. É você tomar a decisão ali, que seria Assume continuar... assumir sua responsabilidade. É, seria continuar ou seria desistir. Qualquer uma que você tomasse, se agarrasse a ela e se comprometesse com ela, né? Não ficasse remoendo se fosse outra, se fosse assada, né? Independente do que acontecesse depois, acho que isso é o mais importante, né? Sim, mas é entender e assumir a responsabilidade sobre isso. Não Sim. adianta eu ficar culpando a normalmente, ah, toma uma merda aquilo, ah, não, cara. A prova tava lá, a prova foi muito bem organizada. Eu que escolhi ia estar tá lá, né? Os caras estavam lá, o posto de controle estava lá, a chegada estava lá, a medalha estava lá, estava tudo lá, a prova foi muito bem, impecável em, em, em questão de estrutura, sacou? Só que a escolha do, do local é deles. Porra, pasto fechou uma, uma cerca aqui, a gente teve que botar para outra, eles fizeram o que dava para fazer. Os caras estão comprando os terrenos, não tão... se tornou uma prova para mim. Mais chata por conta desse tanto de pasta. Eu vou procurar outras provas que façam outras coisas. Mas, porra, se eu tiver um intuito de pontuação no, no Skyrunning, no, no sei lá o que, de corrida, eu vou ter que fazer essa prova de novo, porque essa prova é que mais pontua. Uhum. Então, dando isso que eu gosto e que eu não gosto... Tem que fazer isso. Você tem que treinar objetivo, mais né? num pasto. Vou lá pra fazenda e molhar, chamar o um caminhão pipa, ficar molhando é. lá, ficando no bota, volta na bosta. lá as vacas pra cagar o dia todo num lugar só lá. É, é. sacou, velho? E treinar essa porra, velho. Tem que treinar, o objetivo é esse, então vai atrás. Sim, Mas o meu objetivo era a experiência e ele foi plenamente alcançado lá na Indômito, na, na Pedra do Baú, onde você vai Isso foi o grande ganho que você teve, então. Foi essa. Não, com certeza. E aí o, a firmeza mental, eu acho que isso é algo que. É, essa que prova sempre vai te ajudar a deixar. Deixar mais forte de alguma forma. É né? um tipo de prova dessa que você passa nove horas ali. Sim, é buscando as energias, é buscando os interesses, é buscando se recriando. Tendo mais certeza, sendo mais assertivo. Porque o que fode a gente é a dúvida. É você ficar ali, ó rodando. É remoendo, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Se for para errar, erra rápido. Vai, erra, volta. Erra, certa em várias áreas e em área de negócio, de profissão, sempre falam né, que é pior do que a decisão mal tomada é a não decisão. né? Isso. Você ficar ali remoendo. Ou mesmo que você tome uma decisão, mas você não fique firme com ela, foi o que eu falei agora há pouco. Né? Por mais que não se mostre a melhor, no final das contas, por algum motivo, mas você era tomou, decidiu e hora. vai embora. Né? Vai era o que embora. tinha para hora. Era o que tinha para hora, que eu achei que era o certo, então vamos. Exato. É isso. Cool. E o treino segue agora, tá pronto para começar treinando? Segue. Ontem já teve uma hora de escada para recuperar, apesar do delay. O tornozelo ficou de boa? O tornozelo não reclama para subir nem, nem reto né? hoje eu ainda vou botar para correr, agora vamos ver como é que ele vai ele tá inchado ainda, muito instável tem que fazer o, o trabalho ainda de, de começar a mobilizar, fazer força né? para estabilizar o tornozelo eu ia até fazer uma, um, um exame de imagem para ver realmente os ligamentos estão rompidos ali mas não tem pra que não. Não. É, não tá arrebentado já há mais de 10 anos sacou? Eu tenho que trabalhar a musculatura e a estabilização para que esses músculos estejam bem ativos. Trabalhar bem a pliometria, mudança de posição para o tornozelo estar tá trabalhando de uma forma rápida, sacou não o tornozelo, os músculos que o estabilizam. Ter um cuidado maior. E fazer as botinhas para a hora da corrida, na prova em si, né? O restante a gente vai ter que treinar ele dentro da instabilidade para ele estabilizar. Os aprendizados que você esteve nessa prova já vão te ajudar a fazer coisas diferentes nas próximas. Ah, sempre, sempre. A gente Sim. vai recalculando aí. Mas de fazer diferente para as próximas, não sei, mas é mais para Eu digo ajustes aí, como você falou, do lance do tornozelo, firmar ele é. com uma botinha de. É, de e, quadrado, e por... tem que tomar mais. Pequenos c... detalhes. Né? É, porque é foda esse negócio, que é a minha limitação, porque até onde eu posso fazer alguma coisa pra esse tornozelo ficar de boa, essa cor. E é o que tá suscetível até para quem tem tornozelo bom. Uhum. É virar o pé mas quanto mais treinar, mais menor a chance de você virar o pé, de você tomar melhores decisões, de olhar uma via e saber onde que vai o pé, onde que não vai de pisar em lugares mais estáveis, por assim dizer uhum. e você segue no modo eu-training né, agora o seu, seu treinador é o André Ascar mesmo, para essas provas? Yes. <risos> segue lá o plano de treino? esse treinador é muito bom, cara porque <risos> ele tem que ir encaixando meus treinos de uma hora para outra, <risos> ele jeito vai que dá. reformulando, é, como aparece Acaba que às vezes não dá para fazer um, um cara crachar, né? Que a gente faz muito com o, o treino treinador. quando chega, né? Não, só faz o treino e executa, né? E você passa lá o feedback ele vai lá e recalcula. Eu faço isso de uma forma muito mais rápida. Onde, às vezes eu até aperto mais no treino. Qual é o propósito do treino? Então aqui dá para fazer um pouco mais de força? Não, esse propósito do treino aqui eu vou ter que fazer um pouco mais devagar do que eu pensei que eu fosse fazer, porque a condição que eu cheguei para realizar aquele treino era outra. Então eu vou ajustando isso. E vamos estudando, vamos aplicando, aplicando no, nos alunos, aplicando na, em mim mesmo, treino, orientações, esquemas de treinamento para chegar de forma mais rápida. Uma coisa que eu tinha que melhorar muito era a minha subida, que eu subia muito devagar, já subi mais forte, tô, porra, ter subido lá o Deus Me Livre bem inteirão, encaixado, isso para mim foi muito positivo, ver que eu estou realmente evoluindo. E... Encontrar vitórias antes de uma prova também, né? em provas longas sim, a gente vê Deus muito Deus isso que a gente faz, né? A gente falou, pô, fiz aquela subida que eu achava que eu não faria bem, fui bem, né? Não, a Deus me livre eu não sabia nem que era a Deus me livre, né? Depois no meio do caminho eu falei, cara, isso aqui deve ser a Deus me livre, porque eu tô pensando aqui, um... Deus me livre dessa porra <risos> <risos> Deve ser ela mesmo. E, pô, eu consegui sem parar no meio, pra respirar, pra cansar, subir num ritmo bom. Eu vi lá o tempo de subida, foi o vigésimo, vigésimo alguma coisa do dia, é. Das pessoas que passaram por ali, então relativamente eu estou bem, né? Um certo grupo, não sou melhor, não vou ganhar, ainda tem que melhorar muito para chegar a ser competitivo na trilha. E é mais mas... a ser competitivo na trilha para o ano que vem. Provou que tá com a valência boa ali, né? É, estamos crescendo, estamos evoluindo. Show de bola. Aproveitar que você falou dos treinos aí e tudo mais, né? Lembrando o pessoal que está buscando se aventurar nessas... nesses desafios, né? Que são maiores, mas mais complexos, né? que seja de ultra-trail ou de ultra-maratona ou de maratonas, que a gente tem dentro do plano personal os treinadores aptos a acompanhar nesse processo todo. né, Inclusive, não com experiência teórica, mas experiência prática também. né, O Andrei que mentora os, os treinadores, temos o professor Guga, o professor Saban, que foi na Tutã já também, Marcão. o professor Marcão também que está nas trilhas e na Europa. Então, se você está buscando desafios... É desse tipo, a gente recomenda aí que você busque profissionais gabaritados. E temos os nossos no Clube Corrida Perfeita Personal. O link vai estar na descrição do episódio para você conhecer o nosso trabalho e realmente ter esse cuidado e ter essa, esse apoio, né, André? Porque imagina, tomar, decidir estratégias de treino para prova, com apoio já é complexo, né? É. Imagina sem, assim, né? Então é, é muito importante. É, não que você não tenha que buscar apoio para as coisas menores, distâncias mais curtas e tudo mais, mas quanto mais complexo o negócio, mais necessidade desse apoio profissional é importante, pra né? pra você ver, ó, só um detalhe. Lá na casa onde a gente tava, tava a Geise. A Geise foi a campeã dos 50km, dos 50 né? Feminino. Só que ela foi a primeira prova que ela ganhou. Aí teve o café da manhã da sexta-feira que a gente parou lá, ficamos conversando, tudo mais e tal. Aí ela falando que... Pô, os meus tempos são melhores do que de um quilômetro, de 5 km, Do que a, a com quem ela compete Só que a mulher sempre chegava na frente Eu falei, pra ela, tem alguma coisa que tá faltando aí então Já que você tem fisiologicamente isso Deve tá faltando alguma coisa Uma das coisas que eu gosto de fazer é trabalhar a minha mente Você Às vezes você não tá forçando muito o tanto que você tá eu falei para ela passei para ela o, o, o meu mantra né de que eles vão quebrar e eu não vou quebrar eles vão quebrar eu não vou quebrar ela falou que usou esse meu mantra aí durante a prova e foi o que fez ela é fazer a diferença então esse acompanhamento muitas vezes são complementares e quanto mais pessoas você conversar pessoas de experiências dentro da área do hinduismo da, da própria prática vão te ajudar a chegar lá. Encontrar caminhos, né? Caminhos Encontrar que você caminhos. não conhece, né? Que nem sabe que não sabe, né? como sabe que a não sabe. Show de bola, André. Alguma mensagem final sobre essa prova para quem tá buscando coisas parecidas ou desafios, além dos que faz hoje na corrida? Independente de ser no trail, no ah, ultra cara, trail. experimenta, divirta, cria uma ilusão na sua vida. Conversa e, com o treinador, e, vê se você ser, pode, né? Vai ser feliz, não. viu o que, que você quer, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero realizar... E a partir disso você corre atrás dos caminhos. E procurar um profissional de educação física para te auxiliar nisso é fundamental. Procurar um grupo de corrida para ir junto também, é, também faz parte desse processo. E estar em grupo fica muito mais fácil. Ir para trilha sozinha é muito difícil. E com, e com amigos é muito mais agradável. Lá em São Paulo a gente já tem grupos formados irem juntos para ter que não são oficiais do Correio Perfeito, mas são nossos alunos então, que se encontram e vai junto com o, Mar, o até o Edu, inclusive, um dos nossos investidores está lá correndo já fez o Indomit ano passado, né Isso. O, e ele tudo. vai para a vai encontrar ah, a gente é, lá na bom Tutã demais. Tem aqui em Brasília também, que a gente se encontra para fazer uns treininhos na trilha. Até mesmo a galera que não corre em trilha, mas só para sair, fazer um fartlekzinho, a não corre a trilha. Um Estou assim, até pensando em umas com os meninos em breve, aí, que tem uma lá isso. perto de casa. Agora que você vai ganhar um tênis, então fica mais aí, fácil. Beleza, o né? Olímpico já me mandou o tênis aí, que era pro André, vai vir para mim. Vamos ver <risos> se fica bom no pé. E aí, dessa forma, a gente vai criando, vai fazendo. O interessante é você entender o que, que você quer com a corrida, o que, que você quer com o movimento. E a partir disso, você experimentando, você vivenciando, você está pleno dentro disso, sacou? É, você não está fazendo isso por outro, e sim por você mesmo. Sim, show, Andrei. Valeu por essa, esse compartilhamento, acho que de, de uma, e, uma hora e meia, aproximadamente, de episódio. <risos> É, que, cara, lições sempre a gente vai ter com nossas experiências para compartilhar, seja para quem está se aventurando na corrida, o começo na corrida, ou se aventurando em grandes provas, né em grandes aventuras, como essa é que você se aventurou agora. E sempre é valioso o compartilhamento dessas experiências, a gente sempre aprende com a experiência dos outros, né? Sim. A gente já vai com alguma bagagem levada né? para algum novo é, desafio. É, é bom escutar, por exemplo. Eu, e quanto mais eu... você compartilha, você aprende também, né? Você cria uma Sim. reflexão nova é sobre é aquilo gente... que você executou, né? Exato. A gente aprende mesmo quando a gente ensina. Sim. Sim. É se você puxa aquela coisa que você fez lá Pô, aqui eu poderia também ter feito isso Ou poderia ter evitado aquilo né? é. São aprendizados que a gente tem quando compartilha realmente as informações Valeu demais, valeu, valeu. galera por ter que nos abraço. acompanhado E como eu falei, se quiser conhecer o Clube Perfeita Perfeito Tem esse acompanhamento com os nossos treinadores O link vai estar na <risos> descrição do episódio Se quiser conhecer um pouco do nosso trabalho também Antes de se tornar nosso cliente, nosso aluno. Você pode baixar a app do Curta Perfeita no Android no iOS. O link também vai estar na descrição. E conhecer como é que funciona o nosso exercício de força. A parte técnica, aulas. Várias coisas gratuitas lá para você, ok? Forte abraço, bons treinos e até o próximo episódio. Valeu, Andrei. Valeu.